Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, eu sou o Leandro Baladão. A gente está iniciando a nossa, a nossa live, né? Hoje a gente está recebendo a primeira mulher aqui que vem participar com a gente. É, nosso público é, é majoritariamente feminino, hoje a gente está com 58% da nossa, da nossa audiência com mulheres, então isso é extremamente importante para a gente, é, é, é motivo de orgulho para a gente. Bom, hoje nós vamos receber aqui na nossa sexta edição. A doutora Elisange, a doutora Elisange que é, que é advogada, é, adora um trabalho voluntário, corre daqui, corre dali. E tá, queria te agradecer imensamente você estar tá aqui hoje, Elisange. Boa noite, Leandro, boa noite a todos. Eu que agradeço pelo convite, tá? Estou na área advogando desde Afirme. 2002, <risos> algum tempo já, 2002, né? Até agora. É, faço todas as áreas aqui na cidade, tem alguns parceiros que fazem comigo, algumas pessoas já me conhecem, conhecem meu trabalho. Bom ser é a primeira mulher, a mulher tá aqui, de muitas que virão ainda. De muitas, exatamente. Se Deus quiser, eu acho que o público feminino, ele é a maioria, eu acho que até na cidade também, né? Conforme as pesquisas, nós somos um público maior. E que as mulheres tomam cada vez mais seu espaço. Tomara. Fico, fico já? Torço muito, viu? Torço Tomara, muito. Tomara. Já que nós temos mulheres assim fabulosas na cidade, tá? Meu sonho, meu sonho é ver a Câmara Municipal aí com mais mulher do que homem e uma prefeita, se Deus, se quiser, Deus quiser. Se Deus Porque quiser, se a, gente, seja, né? a gente vai ter essa honra de ter uma mulher sendo prefeita em Pedreira. Eu acho que falta, tá? Principalmente na Câmara. A Toninha né? tá lá agora, né? Mas precisaria de mais mulheres. Eu acho que a mulher tem um cuidado diferente. Não estou desmerecendo os homens, por é. favor, mas tem um olhar diferente. E ela consegue atingir uns, alguns públicos que, às vezes, os homens não conseguem. Exatamente. Doutora eu queria falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aqui. É, a gente está com o Santo Burger, é Santo Burger, agora está de casa nova. Daqui a uns dias a gente já vai ter atendimento presencial, lá onde era é a antiga Estrela Sul, na esquina da rádio ali, na esquina da Igreja Matriz. você quer pedir seu lanche, o lanche é sensacional. É 9-9207-1860. E também com o pessoal da RR Multimark que está aqui com a gente. Fala com a paçoca, procura o pessoal na rede social aí, os melhores veículos, as melhores taxas. É lá na RR Multimarcas. Fechou, galera? Então, vamos lá, doutora. É, eu queria pedir também para quem está assistindo para deixar o like, compartilhar esse vídeo com a, no Facebook, compartilhar no WhatsApp, isso aí para gente ajuda demais a gente a disseminar o, o, o nosso podcast. Então, assim, ó, eu criei o podcast a partir do momento que eu, eu abri minha mente e entendi. E não adianta a gente reclamar. A gente tem que agir. A gente tem que agir e tem que participar. Acho que é importantíssima a participação em todas as áreas que a gente quiser participar. Por que a gente não tem conhecimento específico, a gente tem que participar. Então, diante disso, eu crio o um podcast para a gente trocar ideias é, para os problemas atuais, o que a gente pode pensar nele para o futuro, para a gente tentar sanar isso e. E a cidade não, não ficar na mesmice que vem há 30, 40 acho, anos. Ideias são sempre bem-vindas. Desculpa, eu vou mandar um beijo para quem está assistindo, tá? Um abraço, mandar um beijo para algumas pessoas que em especial, minha mãe que está lá, Firme meu, forte. meu né da vida, minha <risos> Clarinha, meu Cauã, minha irmã Edilaine, que também atua na área social. Algumas pessoas em especiais do nosso grupo Casa de Leis, que tem mostrado sua força durante sete anos aqui na cidade. Que é um grupo que também, como podcast, tem concentrado algumas opiniões, algumas divergências. Trazendo mas pra cá tem, também? Que tem acrescentado muito, eu acho, para algumas questões da cidade. Show de bola. Então, vamos começar nas perguntas aqui. Então, assim, ó, hum. eu estou mantendo a mesma, a mesma linha para todos os entrevistados que são daqui dessa cidade. A gente vai ter pessoas de outras cidades que com certeza vai mudar os temas, né? Vão mudar os temas. Mas vamos falar de saúde primeiro. Eu imagino que você deve receber lá no seu escritório um caminhão de gente sobre a questão da saúde, do, do remédio de alto custo e tudo mais. No geral, uhum. Isso. Explica pra gente como que funciona essa questão do remédio de alto custo, como que é o, o processo de se uhum. conseguir e se é só remédio, se tem, se tem outra coisa, se é especificamente remédio. Se a gente consegue estender. Ah. Exato. Pois bem, funciona assim, existe algumas, é, algumas alguns medicamentos que são, devem ser disponibilizados pelo poder público Tá? E mesmo aqueles que não são, o poder público ele deve, ele tem a obrigação de dar assistência à saúde a todos os seus munícipes. Tá? É, na ausência, havendo uma prescrição médica, cabe a cada cidadão buscar os seus direitos, ou na farmácia popular, ou aqueles que não têm forma de adquirir esse medicamento, eles podem promover ações judiciais, tá? São leis próprias que você aciona tanto para buscar o medicamento comercial, os seus insumos que a gente. É, ou genérico, ou outras mas sem marca específica, tá? Uhum. Desde que regulados. É, as ações judiciais, nós temos a Defensoria Pública, que um convênio com a OAB, que são, a gente fala, né, que são aqueles menos favorecidos, aqueles hipossuficientes, que atingem até três salários mínimos para poder conseguir, uhum. ou os advogados constituídos, que podem fazer, ou mediante paga, ou de forma pro bono. É, eu tenho várias ações, eu acho que eu sou uma das que mais tem algumas ações aqui <risos> que nesse que a sentido. Fez a <risos> ou de medicamento, ou de leite, ou de laqueadura, já cheguei a fazer, tá? De intervenções que eram necessárias, cesariana com laqueadura, uhum. em razão do planejamento familiar, às vezes por não ter a idade, que agora foi reduzida, e também para internação compulsória. Com relação a medicamento, eu falo, estava voltando a falar, é um dever do Estado, tá? No geral, quando a gente fala Estado, a gente abrange município, Estado e União de fornecer esses medicamentos. Então, não é um, um dever do, do, do... Além de ser um dever do, do município em fornecer, do poder público, é um dever, um, um, um dever, né? E um direito do cidadão buscar. Então, a saúde é um meio que está resguardado pela Constituição Federal. Existe a necessidade de se esgotar a via administrativa mediante um requerimento próprio, que ou a OAB ou o próprio advogado faz, que solicita você senhora, solicita, porque uhum. pode, você tem que dar oportunidade do ente público de fornecer espontaneamente, ou às vezes ele te explicar sem necessidade de uma ação judicial, sem de uma ação judicial que é demasiadamente onerosa para o município, tá? Uhum. Ou para o poder público, de uma forma que ele não vai ter esse, a, a, aquele, aquele, aquele tempo para fazer a licitação, para poder buscar uma forma na custear de uma outra forma a não ser comprar precisa até demorar menos né e demoraria menos só que você não sabe precisar de alguns medicamentos são alguns que não são todos são regulados pelo SUS né ou pela, pela Anvisa e aí você precisaria alguns não estão disponíveis vou usar um exemplo tá? que eu fiz também essa medicação pra, até em outra cidade para tratamento de câncer existem imunoterapias que são específicas para uhum. esse tratamento e cada ampola custa em torno de 36 a 50 mil reais Meu e a pessoa Deus. faz em torno de 15 a 15 dias uma imunoterapia dessa. É, então, a pessoa não consegue custear esse tipo de não tratamento, não. então você precisa acionar. E nesse caso, a gente aciona as três esferas e todas são favoráveis, tá? A gente tem conseguido sucesso nessas ações e aí o município, ou se for de uso contínuo, ele vai ficar obrigado a pagar esse tratamento, esse medicamento. De acordo com o que está no receituário pode ser feita uma análise, uma perícia para que isso seja fornecido ou dentro daquele período que a pessoa precisa. Não é só medicamento que as pessoas devam procurar, tá? É uma prótese, é uma cirurgia. Aqueles leites especiais. Leites especiais em sua desde que tenha sempre prescrição médica. Tá, um laudo médico é fundamental. Então, é porque se assim, a gente vê, a gente vê muitas pessoas aí. Principalmente, lógico, os mais pobres, principalmente os mais pobres. As pessoas sempre perguntam, nossa, a gente precisa, é, minha mãe precisa de um remédio, custa X, a gente não tem dinheiro para comprar e tudo mais. Mas se então, você só... for ver dentro do orçamento da pessoa, hoje em dia os medicamentos eles são muito altos. Então, assim, o médico, ele <risos> vai te prescrever o que, que é, é claro. dentro da necessidade da sua doença. Uhum. Então, se você, se a gente for considerar uma renda de um salário mínimo de 1.320 e um medicamento que custa 400 reais você está comprometendo além do que pode essa pessoa. Então, já faz isso. Ou mesmo, eu já cheguei a fazer medicamento... R$ reais porque dentro daquela realidade da pessoa ela, ela não tem condições de, de pagar um aluguel a gente sabe que nossos aluguéis aqui em Pedregulho são um pouquinho alto água, uma luz ela não vai ter como comprometer mas... então assim o que você está resguardando nessas ações é a própria vida tá da seu requerente e isso é resguardado pela constituição pela federal profissão. É um direito do cidadão acesso à saúde. Vanessa, estou te mandando boa noite. Ai, boa noite. Um beijo, Vanessa, minha amiga de vida. Vanessa vem aqui direto para gente bater papo. Né? É, a pessoa maravilhosa. Ela vem para comprar um pão. A bom... Vanessa acrescenta muito Ela vem para comprar um pó, ela gasta uma hora e meia para comprar. <risos> Mas é, né? Todo é mundo aí. gosta de papiar. E bate papo. Voltando também naquela questão das internações compulsórias que eu tinha mencionado. É... Desculpa, a... É a saúde só. também uhum. né, abrange esse tipo, as ações judiciais também abrange a necessidade de que as pessoas tenham esse tratamento adequado, tá? Eu tenho visto na cidade agora uma certa, uma certa inquietação da população com relação a algumas pessoas que estão andando pela cidade, que estão fazendo uso de entorpecente, que estão em uma situação de vulnerabilidade, a gente fala, então se elas correm risco risco de vida, porque não vida. é só pelo entorpecente, tá? Essas pessoas estão sujeitas a todas as intempéries que essa sociedade pode acontecer, que a gente pode colocar um atropelamento, um estupro, uma, um assassinato, um furto, tá? Elas podem, elas também elas têm direito, direito né? então elas precisam ser resguardadas. Nesse tocante, se, você, se a gente tiver disponível um laudo médico, e a necessidade de recomendação e o poder público uma vez acionado ele se nega a prestar a gente entra com as ações para que sejam feitas de forma compulsória desde que o laudo tenha sua recomendação específica também é, voltando à saúde agora a gente teve recentemente a inauguração do CAPS do né papo, meu filho foi lá que eu espero que tem tudo para correr bem para amparar essas pessoas e resguardar que a gente não pode privar também as pessoas de sua liberdade. A internação, ela acaba, acaba privando a pessoa de sua internação, da sua liberdade, né? Infelizmente. Mas também faço, tá? É, feito. é, é, é o... De vez em quando eles correm de, né? de mim, eles <risos> passa lá e me chamam. Oh! Doutora, não me interna não. <risos> Quem já de passou Deus. pela internação, mas estão bem. A chance de recuperação é muito alta. Pelo amor de Deus, doutora. Eu não estou querendo ser internado <risos> Então a gente tem que torcer para o CAPS funcionar. Os profissionais que estão lá são altamente capacitados, técnicos... Então a gente vai, daqui uns dias, colher o fruto, eu espero, né? Eu espero. O... Eu espero. O meu, o meu filho precisou de um tratamento uhum. com o um psiquiatra, é... e assim, teve uma demorazinha, porque eu acho que tava no processo de montar o cápsula, eles estavam se organizando né? e tal, mas quando foi que montou, tava já ligado na hora, ó, marcou tal dia e tal, o filho foi lá, foi extremamente bem atendido, o local ficou show de bola, é tocar para poder funcionar pra bem, funcionar. né? Para poder atender. E o a profissional que né? está à frente, que é o, eu acho que o doutor Eduardo, Exato. ele é totalmente capacitado para falar. Que é... bom. E as outras pessoas também, né? Eu acho que lá o tratamento é mais humanizado, a tendência uhum. é abranger todo mundo, é tratar dessas pessoas como um todo. É, até porque a gente precisa sempre estar. Tá, é, a saúde pública ela sempre tem que estar tá à disposição com um serviço de qualidade, não é? verdade. Adianta ter falar assim, ah, tem, tem hospital, tem isso, tem aquilo. O atendimento não ser de qualidade, o serviço não ser de qualidade o profissional. Não, não é que ele não vai estar tá apto. Às vezes ele não tem vontade de bem atender a pessoa, né? É Eu isso. falo que todo tratamento da rede pública, ela deve, deveria ser altamente humanizada. Porque Muito. a pessoa que vai procurar, principalmente a área da saúde, ela já vai totalmente sensibilizada pelo problema que ela tem. Ela vai também já com uma certa aflição com relação à patologia dela. E aí você se deslocar para a sua casa. Primeiro, às vezes você se sente um pouco humilhada por estar para ela situação. ela acha que ele está pedindo mas não é, é um direito uhum. então é um direito seu você sentar lá ter uma cadeira de qualidade um ambiente propício para você ser bem recepcionado atendentes disponíveis tá e atentos ao seu problema com carinho isso muitas vezes não acontece a gente vê o trabalho que faz em frente a secretária então de vez em quando a gente tem alguns problemas uhum. mas que eu acho que são coisas que são a gente também não pode só falar né mas é, são coisas que são rotineiras, né, aqui na cidade, infelizmente. Infelizmente, é. Tá bom. Vamos lá pro nosso próximo tema. Deixa é. eu só mandar um, um, um abraço aqui para uma pessoa que não... Eu não vou falar o nome é o dele, Xuxão. não. É o Xuxão. Xuxão, um abraço, hein. Eu nem falo o nome dele, não, mas agora que eu não perdi o programa, eu vou falar. Boa noite pra ele. Boa noite, Fichão. O Xuxão Assista... é nosso membro que mais movimenta o Grupo de Casa de Leis. Assiste aí. Ele. Ele, ele, o, ele o ele. Sábado e domingo eu vou te falar, não, não dá, não dá sossego. O Xuxão é mas 10, Tá hein? bom. Vamos lá, é, questão da segurança, segurança pública, todos que tiveram aqui até agora é, enfatizaram a questão, o efetivo da PM que está uhum. tá baixo, realmente é muito pouco para o tamanho do município, município de 700 e tantos quilômetros quadrados, um município gigantesco. Com os distritos distante pra caramba, tudo longe, tudo no, no longe, mínimo 20 quilômetros. Você <risos> entendeu? Então assim, é, além dessa questão do, dos PMs, a questão de, de monitoramento por câmeras. Eu Mas, acho fundamental. Fundamental. Tem mais que dá para fazer? Tem mais? Eu acho que sim, tá? É... Nós temos um efetivo da polícia que eu falo que são extremamente atuantes, tá? Eu sou prova, eu já precisei da polícia algumas vezes, então assim, o atendimento é extremamente rápido. Teve até um episódio que tava um frio, uns 4 graus, ainda foi dois policiais, eu, né, uhum. o Beise e o Elias, que eram uma pessoa até que veio à óbvia, que eles me auxiliaram na, pra gente prestar o socorro naquela pessoa. Uhum. E eu lembro que eu, no desespero, porque eu não conseguia falar na ambulância, em outro lugar, ninguém para pôr a ele, porque eu não podia colocar ele no meu carro, é, eu me socorri da polícia militar. Eles chegaram junto com a ambulância lá, porque eles levaram a ambulância, uhum. foi questão assim, de dois minutos. Já eu no... já estava no local. Então, é. sim, nós temos essa agilidade na nossa polícia, porque até conhece, o bom é que são todos aqui, né? Então, essa circulação é muito rápida. Mas eu entendo que a polícia não deveria trabalhar somente. E a gente precisa ser parceiro também da polícia, né? Então, o monitoramento seria importante. Eu penso que ações também de bairro, os grupos... Antes tinha essa mobilização de grupo de rede social, pro, pro conselho, é, né? vigilância solidária, uhum. né, para todo mundo auxiliar, e isso foi se perdendo. Eu acho que isso deveria... A população é parceira da polícia, tem que ver o policial como um parceiro. Então, eu também tenho... Eu não posso ser omisso se eu ver uma situação de risco eu ver uma pessoa furtando, você tá. ver um indivíduo uma certa... Lavar eu tenho mãos. o dever de comunicar à polícia, hum. é minha obrigação fazer isso. As pessoas hum. precisam se utilizar, trazer, né? Nós temos essa possibilidade de ter. Você tocou, Além você tocou de, na, do, claro... Da vigilância, da vigilância solidária. Da, né? Tem o um grupo, Sim. né? Eu sempre passo, hum. porque eles falam, estão sempre no grupo, que às vezes eles estão fazendo rotina, ronda, é, mas eu falo assim, a própria população deveria se mobilizar, você tem que auxiliar. Olha, eu acho que nesse lugar existe uma ponto de tráfego. A polícia vai se deslocar até lá, vai começar a fazer uma certa ronda, só que se você não direcionar, eles não conseguem, tá? E eu também acho que a gente teve uma perca muito grande aqui com o fechamento da, da polícia civil, com a redução, aliás, do efetivo da polícia civil uhum. na cidade, né? E o deslocamento do CPJ para você ir para Franca, isso torna as coisas muito mais difíceis tem hora, né? Sabe o que que é o, o, o problema, assim, que eu mais vejo não, não só a Pedregula, mas a região, além da falta de policiais, a, essa... vamos falar assim, o que o governo do estado vem fazendo nos últimos anos com a polícia civil, você é vai é nas um delegacias, absurdo, as delegacias elas estão velhas, elas não, não oferecem... Um, por exemplo, a delegacia de Pedregulha, ele é um prédio que não foi projetado para ser uma delegacia, não, não dá para ter uma delegacia numa casa. Eu acho que nenhum dos prédios tem essa acessibilidade, esse controle para você estar tá lá, espaço físico está inadequado uhum. em, todas, em todas as esferas. Eu entendo que agora com a, a transferência da Polícia Militar para o bairro Nova Pedregulho vai ficar muito bom, até porque o acesso da rodovia é muito mais rápido, então eles Já vão se deslocar ali. muito mais rápido. Tá? Uhum. Esse ponto foi muito favorável, eu acho, para a cidade. Poderia se estudar também, colocar uma parceria, eu acho que da Guarda Municipal lá para fazer o um monitoramento, já que tem um, um local específico, mesmo que você, né? Hum. Eu acho que poderia ser feito isso, porque a gente tem um controle de monitoramento feito pela Guarda Civil, que ajuda, eu entendo que ajuda, mas deveria também ter Pode isso, né? poderia ser melhorado, deveria também ter disponível para, para a polícia, tá? É, e também aumentar, às vezes, até o efe... estudar se aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Eu acho que eu precisaria tá, de mais uma mulher. Acho que eu não sei. Tá? Não, eu não lembro quantos de CM são hoje efetivos. São oito? Não são nove? Uma coisa assim? É, acho, que sim, eu acho que sim. Eu acho que deveria, principalmente para mais os mulheres, distritos. Né? Deveriam uhum. se ter guardas municipais no distrito. Já que a polícia precisa se deslocar. Eu uhum. penso que o Alto Corã, a Vila Barreiro, chora, fica muito desassistida. Total, né? Total. Total. total. total. Tá? Então PM, precisaria. Você... A, a figura uma base, Sim. exatamente. Sim. Até porque assim, uma base comunitária poderia ser, até porque as pessoas de lá, elas têm um problema de não ter telefone, então o telefone não funciona, nem tem, todo mundo tem internet, então esse acesso deveria ser disponibilizado. Eu acho ah. que é uma ideia a se pensar. É, então mais, mais uma ideia, ó. olha que ideia excelente, a questão de base comunitária da GCM. Eu acho de... que seria muito bom. Seria show de bola. Bom, vamos lá para educação. É... é... Indiscutivelmente, a educação ainda precisa ser modernizada em qualquer lugar, né? Não, não Pespé, exclusivamente né? pedregulho, mas precisa modernizar a questão da, da educação. O que, que eu falo em modernizar a educação? Você pegar hoje uma criança de 4 anos, você ter um celular na mão dela, às vezes ela sabe mexer melhor Mais do que, a gente. que escrever. Ela não sabe escrever, mas ela, mas sabe, ela sabe mexer, mexer no uh -huh. celular. né? Então, o que, que eu falo na modernização? As escolas hum, serem hum. modernizadas, tudo, tudo né? Eu fico vendo assim, ó, aqui a gente tá, tá tendo um andar, tá andando as coisas, mas a tecnologia ela tá muito mais rápida do que o poder público está caminhando. O é... que que a gente pode implementar mais a educação para trazer benefícios tanto para os professores quanto para os alunos? O que, que você tá. acha? Na minha opinião, eu penso que nós temos um dos melhores quadros de professores que o município, que a região possa ter. Concordo tá? É, nós temos professores altamente instruídos, professores altamente comprometidos. Só que eu entendo que se deveria também pagar melhor os professores principais, porque é eu acho que melhor. o salário é muito baixo. Eu entendo que é baixo. Tá? É, eu entendo que se deveria você dar, fornecer capacitações para esses professores, tá? porque não é fácil cuidar de criança. Eu estou na administração, na diretoria da creche, não é fácil tá? você ter um professor para 30 alunos tem aqueles alunos que necessitam de, de cuidados atenção, né? especiais, então, assim, que eles não vão ter o mesmo aprendizado que os outros, então, embora que tenham os monitores, eu entendo que deveria ter professores também na sala, auxiliando esses professores, tá? Uhum. Professores especiais, né, para essas crianças, até para auxiliar nesse aprendizado. E eu entendo que você deve ter um certo carinho com esses professores da rede municipal, tá? Eu acompanho é. a aula, que eu vejo lá. E também tem a Clara, tem o Cauã, que estão tá na escola, né, e outras pessoas, amigos que são professores. A gente vê professores desgastados emocionalmente. Então, eu entendo que passou da hora da gente ter um prédio próprio da Secretaria da Educação, uma ala, uma biblioteca disponível, com material físico, com livros... Um para acolher o professor. Para o professor, para se instruir, porque sempre uhum. a gente passa nas escolas, em qualquer escola que você for, estadual, municipal, para resolver algum problema, os professores estão, durante o um intervalo, estudando, a sua grande maioria. Tá? Não tão no WhatsApp, estão no WhatsApp, estão lendo. Aula, então, assim, isso é, é interessante as pessoas verem. Então, acho que deveria-se ter um certo carinho nisso, ter uma sede própria, escutar os professores as suas necessidades com relação à criação dessa sede própria, uma biblioteca, eu acho que deveria ter atendimento psicológico para os professores, específicos para os professores, Oferta eu, eu disponibilizaria eles, né? um psicólogo uhum. tá, específico para os professores e capacitação. Eu entendo que professor deveria ter muita capacitação, eles melhor que ninguém sabe quais são as suas necessidades, né? Uhum. ouvir esse, esses professores e contratar esses profissionais para ter, ter essa capacitação. Poderia, poderia se oferecer capacitação? Eu lembro que nós tivemos, desculpa, tá? uma experiência uhum. na creche, e a gente forneceu constelação familiar. Pra, até para tentar controlar alguns traumas. Alguns, e foi um, um sucesso. Foi um sucesso para aqueles funcionários. Foi muito bom. Tá? Tanto para crédito creche para Eu acho que isso é interessante. Você tem que cuidar do seu material humano. E a é. gente tem que cuidar com muito carinho dos nossos professores. E com relação à infraestrutura, material, de, de atualização e aprimoramento, eu falo que o celular ele tem que ser uma ferramenta. Tá? Boa, até né? boa para o bem, né? bem, né? Lógico. E não só ficar no TikTok, pelo amor de Deus, né? Mas e se criasse, a prefeitura tem condições. Nós temos um excelente técnico que presta serviço, que é o, o Vaguinho, né? Um beijo, hein, Vaguinho? Eu sou a fã, hein? Dá, dá um desconto da internet para o mas... Wagner Nascimento, que entende outras pessoas. Poderia se criar, criar um aplicativo? Entendeu? Para as crianças. Uhum. Você pode criar jogos lúdicos, né? você pode criar aquela, aquele aplicativo até pra, de interação. Isso não funcionou tanto na época da... da, falo, da as pandemia, aulas foram né? feitas na pandemia, mas as crianças, né? elas foram... se Pegou todo mundo surpresa, uhum. né? Se desassociando da escola. Mas um aplicativo, eu acho que traria as pessoas para essa realidade. Uma leitura de um livro de forma virtual, contando uma historinha. tá? É, jogos, educativos... É, Infinidade, mas eu, eu implementaria esse aplicativo com os professores e os alunos. Excelente ideia, acho Minha, que... minha ideia, ah, tá? Não, excelente. Eu aprendi a gostar da educação. Cuidando da... Ajudando, auxiliando lá a diretoria na casa da criança, eu aprendi a gostar e respeitar cada, cada vez mais a educação. Pessoas, o que, que, que seria da gente sem educação? Eu sou fruto da educação, né? Se eu não tivesse filha de uma empregada doméstica, costurei sapato em alguns lugares aqui na cidade, tá? Ajudei minha mãe a fazer faxina, eu sou fruto da educação, do que a educação pode fazer. Eu me recordo com muito carinho dos meus professores, tá? Do, do José Luiz, que dava aula de Geografia, uhum. da, dona, do, da Eliana Ramos, que escrevia no meu caderno quando eu passava a Giz, a, Lousa, a lição para ela, né? Na, na Lô, no quadro negro. Então, assim, eu tive, se não fosse essas pessoas para ter me direcionado, talvez eu não teria conseguido no curso superior, eu não conseguiria ter ido atrás de uma bolsa de estudo. eu tive essas pessoas que tiveram esse cuidado, esses professores... E meus auxiliaram, tá? E numa certa oportunidade também eu tive o prazer de estar com a dona Edna Sintra. Uma pessoa a quem eu respeito profundamente e que eu gosto, tá? Que a Vanessa também <risos> adora, a Vanessa é fã, mas que tem um saber que eu acho que ela contribuiu muito para a Secretaria de Educação. E ela é uma pessoa que mesmo a gente tem que se espelhar nos antigos, né? Uhum, claro. Ela é uma pessoa. Fora de série. Então, assim, eu, eu tenho muito respeito pela educação. Eu acho assim, por mais que, que você modernize, que você traga tecnologia, a experiência nunca vai ser substituída. Nunca, nunca. Jamais. jamais. Jamais. A experiência jamais. humana não vai ser substituída pela máquina nunca. Eu falo assim, ó, quando você entrega seus filhos na escola, eles passam a maior parte do tempo com os professores. Então, então às vezes, gerente. a única referência que eles têm de vida, de carinho, de atenção, de cuidado, é com os professores. Exato. Os meus três alunos, os meus três meninos são apaixonados por professores. Mas como não, gente? Não tem, tem professores. Assim, é assim, todos, são todos, tá? É absolutamente todos. É, é fora de sério. É. Aqui, os nossos professores, porque eu tenho oportunidade de ir em outros lugares, mas assim, os nossos professores são... Merece esse carinho, Concordo acho que na cidade, merecia um espaço físico adequado para ele, sabe? Eu disponibilizaria até ano um de yoga, se fosse necessário. Dança, uhum. eu acho que eles precisam ser tratados. professor bem, cuidado, ele rende muito mais. É, o um rendimento profissional muito melhor. melhor. Consegue produzir. abrir. Ele Consegue produz vai. muito melhor. Ele passa Exato. muito melhor. Vamos lá, doutora. É... Vamos para moradia. Moradia, eu <risos> vou te falar um negócio. O que é que tem Isso. Que é muito bom, né? Moradia. É, eu vi a questão de, de, de desapropriar terreno, construir prédio, a gente já deu ideia que deu ideia de eu, eu igual o prefeito está fazendo a questão da construir casa em área institucional. Eu, eu particularmente, eu sou, eu contra. sou contra. Eu sou contra, porque você vai, você vai tirar do bairro a oportunidade dele ter uma creche, dele ter por uma praça, uma por saúde, tudo. Você vai tirar do bairro essa, essa, essa possibilidade eu sou contra eu não faria né é, o que que a gente pode pensar para em pedregulho já que assim ó, a CDHU ela tem os processos dela ela precisa de uma área para ser doada é, na verdade é uma venda da casa a pessoa não tá ganhando a casa não. né ela tá comprando às vezes comprando caro igual a gente vê com certeza o pessoal pagando muito caro pelas casas pela qualidade da casa material que é utilizado e tudo mais né mas o que que dá para falar? Ó, chegou o nosso brinde aí, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Deixa eu ah. mostrar aqui para todo mundo que tá ao vivo, olha lá. Ó. Chegou, ó. Lá do Santo Burgo, quer? a pouquinho a gente já vai comer aqui na live. Tá certo? Obrigado, viu, povo. Então, assim, ó. o que que dá para melhorar? O que que dá tá, para mudar? Eu moro no Santa Terezinha, tá? Eu fui uma das contempladas quando foi feita. Quando houve o critério de seleção, de inscrição até para aquelas casas, eu enquadrei naquele critério, eu fiz, como todo mundo poderia fazer. Eu acho que foi feito junto com o prefeito, até o CDHU, junto com né, a, a aquela comissão. Coisa, foi no, no poli aquela vez, né? Foi no poli, uhum. mas foi feito, tá? Tinha todo um critério edital, deixava bem claro isso, que era para abranger pessoas de 1 um a 10 salários mínimos. E aí Sim, você paga, de legal. acordo, 15% da sua renda. Tem que deixar claro para as pessoas assim, o seguinte: a ela classifica você. De 1 um a 10 salários mínimos. Se você enquadra ali dentro, você tá dentro. Disponível. Só que aí, a, o percentual que você paga vai dessa moradia diferente. é 15% Exato. da sua renda. Uhum. Então, não se engane que as pessoas pagam 200... Dozen... Não, pague-se muito mais, tá? Eu pago em torno de um salário mínimo lá, tá? Pra hoje, na minha casa. Isso, é... isso, isso, isso. Ah, tá, obrigada. Eles conhecem tão longe que eu falei, será que é isso? <risos> <risos> e aí, eles... É... É feita esse critério, essa análise. Eu passei por cinco análises depois que eu fui sorteada. Eu fui uma das primeiras a ser foi 36, eu acho, né? Cinco análises depois de fiscalização, de tanta denúncia que tinha que tá certa, as pessoas têm que denunciar sim, o que tá, acha que está errado. O fiscal da CDH hoje que... conhecia por nome, já. já conhecia, ela já me conhecia. Eu chegava <risos> lá, tinha que levar, traz o papel, eu levava o papel como deve ser feito, como todo mundo tem que fazer, né? E continuo morando lá. É minha única residência, pretendo morar lá, tenho um subsídio de, de, de 12 anos, uhum. quer dizer, depois eu tenho que voltar a pagar a parcela normal, e não é uma casa barata pela qualidade que é, igual você falou. Não. Só que foi a única opção que eu tive para poder sair do aluguel. Entendo que deveriam ser feitas outras casas populares, sou super a favor dos prédios, tá? uhum. sou muito a favor, eu acho que você economiza espaço, você consegue disponibilizar até para pessoas... E vai atender algumas pessoas, tá? às vezes por causa da acessibilidade, por isso que aqui ou em outros lugares deixar, deixou de ser feito. Uhum. Mas eu entendo que deveria ser feito. É uma área mais barata para ser construída. Menor tá? espaço físico, né? Nem todo gestor tem coragem de fazer algumas desapropriações, vamos falar assim, que a gente sabe a quem pertence a algumas áreas aqui na cidade. E será que seria interessante? Será que eu também teria disponibilidade? Eu sei quantas casas eu precisaria construir para atender? Eu acho que não tem esse estudo. Então, eu tenho que saber, primeira coisa, quantas moradias eu precisaria para atender pedregulho? Eu vou tirar todo mundo da, do seu aluguel e vou desassistir também os proprietários de casa que vivem disso? Então, sim, precisa ser feito um estudo, né? Qual é o meu público-alvo que eu vou atender? Ou eu vou tirar aqui, a gente tem alguns lugares que necessitariam, tá? Algumas pessoas que vivem em situação de risco. Uhum. Então, eu vou atender essas pessoas? Eu acho que a primeira coisa é isso, eu tenho um estudo concreto dessa da viabilidade, de construção, de quantas casas eu preciso e quais locais seriam o melhor? Ou você vai construir uma casa a dois quilômetros da cidade? Longe. Difícil com, acesso. Como tem sido feito, né? É porque sabe, sabe? Se, a gente, se, a gente, se a gente botar no tempo um pouquinho, a Nova Pedregulho, quando ela foi lá na década de 90, era o lugar mais longe da cidade. É mais longe. E continua sendo longe. É. Porque, às vezes, sempre que a gente está transitando, você tem que ficar dando carona. Uhum. Porque às vezes a pessoa está indo numa farmácia, indo no hospital, não consegue andar. Então, assim, tem que se ter esse carinho também para né, verificar tudo isso. Exato. E assim, ó, eu, eu falo das áreas institucionais, porque se você pegar a nova Pedregulho como exemplo, né, uma das áreas institucionais hoje vai, vai ser a polícia militar. Vai ser é a polícia militar. As outras áreas institucionais são as escolas. As escolas. Se do tanto que o terreno é ruim, não, é ruim e Tudo que e, vai assim, construir. É Manuel, no lugar? Eu tenho uma praça naquela área central, eu vou. Não estou sendo contra aquela, a, aquela área que foi feita na avenida para uhum. caminhada, mas eu acho que faltou tentar colocar um parapeito, alguma coisa, porque as pessoas transitam, nós estamos falando na rodovia. Uhum. é isso não. Então, assim, e se acontecer um acidente? Que não está escape de acontecer é, isso? Isso é, aconteceu, né? Duas tá? vezes. Exatamente, então, eu precisaria ter, é a única praça que eu tenho disponível para as crianças brincarem ali? É a única área? Ou eu tenho que me deslocar aquele parque lá embaixo? Então eu acho que faltou esse cuidado também nos bairros. É, eu falo pelo meu, no Santa Terezinha, que eu um dia andando, construí um centro comunitário numa praça. que dá... A única praça que tinha lá que dava acesso ao início do Parque Furnos Bom Jesus. Que não tem mais a praça. Não tem mais a praça. Tem um centro comunitário que vai ser útil também para o nosso bairro, mas eu entendo que aquela construção poderia ser feita em um outro local, já que a gente tem tanto terreno ali vago, sabe? Eu, eu venho sempre falando aqui, na questão do orçamento participativo. Eu acho que é tão importante você ouvir quem mora no lugar. Quem mora no lugar? Porque eu moro aqui, eu não sei o que você tem de necessidade não. lá. Você não sabe o que eu tenho de Às vezes você pode entender um pouco, passe e dar uma olhada, uhum. mas viver o dia a dia é só quem está que no quem lugar. É só quem mora. Mesmo que não seja isso, eu acho que falta aqui reuniões de bairros, Exato. tá? Entre o secretário ou, outro, ou entre outra pessoa indicada, o próprio prefeito. Pode ficar à vontade. <risos> o próprio prefeito, entendeu? Deveria, ele está em alguma situação, mas eu acho que ele poderia estar lá até para poder ver. Porque às vezes eu não precisaria de, uma, de um. De uma praça, uhum. mas eu preciso apenas de uma iluminação ou eu preciso de uma outra coisa, né? É vivenciar o dia a dia do, do, do pessoal. Para você é, atender é esse material, né? Esse pessoal que tá ali nesse bairro, esse material humano que está ali. Que fome, o <risos> que, que é isso, hum. né? Não é porque o pessoal mas o tá Mas o cheiro velho. tá assim, ó. Ah. Vou mostrar agora, eu tô na minha câmera aqui, o pessoal não tá <risos> ali, não. Tô, tô aqui, o conosco lá do Santo Burgas, esse é o Santo Salada, tá? Excepcional, viu, Pô? Tá perfeito. Chuchão, ó, vou guardar o meu picei, hein, pra você levar um pedaço pra dormir ela. Não, vai não. <risos> Mas, assim, ai, ó, sensacional ai. o lanche, pessoal, quem quiser lanche, só pedindo no WhatsApp agora rapidão, 99207-1860, a entrega é rapidinho, e o lanche é perfeito, viu, gente? Então, voltando nessa questão da moradia, eu sempre penso o seguinte, ó, é, Como se fazer um estudo para ver quem precisa? Por quê? Se você for ver, todas as, todas as, as áreas de, de, de construção de casa passaram por esse tudo. Sim, claro, mas agora nós temos o IBGE de volta, nós acabamos Até de ter, enfim, isso né? pode te auxiliar, <risos> entendeu? Em todo esse direcionamento, só que nós estamos aqui em Pedregulho, eu entendo que a gente está recebendo moradores de todos os lugares, lugares tá? Agora, uhum. principalmente plantio, as pessoas vão ficar aqui. Então esse mapeamento tem que ser uma coisa constante. Isso você tem que fazer praticamente seis em seis meses aqui na cidade. E eu entendo que, até pela área da saúde, pelo número de pessoas que você atende, as pessoas que são, porque você vai lá, você vai colocar meu endereço, uhum. seu telefone, você já sabe onde localizar essas pessoas, então você já tem uma estimativa, vamos falar, né, para se localizar. Como também, é, nós estamos enfrentando um problema numa cidade vizinha com relação à especulação imobiliária, com os e aluguéis e tá faina, e as pessoas estão vindo para cá. Tá? Então, quase toda semana, você tem pessoas morando aqui. Então, é só ir falando, viu? Jericoara tá Jeriquara, então, eu tenho, então, Eu tô vendo a assim, gente procurar casa para alugar aqui, morar aqui e trabalhar lá. Exatamente, porque não tem. Então, assim, tem que ter certo cuidado, né? E qual a área eu vou desapropriar? Quantas pessoas eu vou atingir? Porque entra naquele espaço que você me perguntou do Santo Terezinho, porque eu sei que eu sempre sou, eu sou questionada, né? Uhum. É a Quantas pessoas eu preciso atender? Eu vou abrir a abertura? Se eu, estou, se eu estou morando aqui, mesmo que um ano, dois anos, eu tenho o direito de me inscrever. Mas aí eu vou estar desassistindo outras pessoas. Então tem que ser uma coisa constante. E não pode ser feita a cada 10 anos. Você tem que fazer isso com uma certa, um certo controle, de forma contínua. Até, até para isso, por exemplo, assim, ó, você chegar nesse ADH hoje e falar Esse aqui é um estudo que eu tenho aqui, ó, dos últimos 18 meses atualizado. E aqui nesse estudo aqui eu sei quantas casas eu vou precisar para agora para atender urgentemente quem realmente necessita Exatamente. e vamos planejar mais pra frente. Exatamente, é? mas assim... Precisa fazer. Né? Tem que fazer. <risos> tem que fazer, porque as pessoas, eu acho que não tem condições, mas a, a pessoa que trabalha numa fábrica, eu gostaria mesmo, Quebra a cabeça, porque eu atendo esse tipo de pessoa, né? Como que você ganha o salário que ganha e consegue pagar 700, 800 reais de aluguel? Em torno de 1.400 reais? É um, pouquinho, um pouquinho a mais do que o, o salário, salário mínimo, 500, é bem pouquinho a mais. Então, assim... Então, aí como que você paga? Água, luz, comida, moradia, aluguel, no caso? Para trabalhar no. Você trocou aluguel. Uhum. Anda embora, porque eu não precisa mais. Exatamente. Eu fiz essa toca. Aí eles nem dias de férias que casa. Pra poder manter ela. Cleuzi falou assim: vai mandar uns produtos pra sortear. Falou, falei: Cleuzi, pode mandar, viu? Manda aí. Um beijo, né? Cleusi. A gente sorteia, sim. Cleuzia é uma das mulheres mais empoderadas dessa cidade. Não tem dúvida, não. uma guerreira. Ela <risos> guerreira é uma guerreira. né, mesmo, viu? é mesmo, verdade. Pra sempre. quem conhece a, a, a, a luta diária dela, eu sabe? Eu sei como ela é. Ela sempre questiona e ela é uma pessoa que cobra muito seus direitos. E tá correta. E tá certo. Como todo mundo deveria fazer. Exato. Certinho. A balança mais, seria sabe? diferente. Seria diferente. É. A gente está precisando disso aqui, né? Bom, vamos lá. A questão do emprego hoje em Pedregulho, eu acho que é o que mais... Eu li, cabeça a cabeça com a saúde, eu acho que mais pega uh -huh. aí o município de Pedregulho, né? Assim, ó, a gente vê muita gente está em busca do seu primeiro emprego, uh -huh. muita gente procurando o jeito de se recolocar no mercado de trabalho, porque perdeu o emprego. Mas é assim, é uma tarefa difícil, porque não é fácil conseguir emprego, por outro lado, também o empresário precisa de gente cada vez mais qualificada. Mais qualificada. Então, só é uma sinuca de bico. Por quê? É, a pessoa precisa se qualificar, mas ela não tem oportunidade de se qualificar. O empresário precisa de uma pessoa qualificada, mas não tem quem, quem qualifica essa pessoa. Então, fica, fica difícil. Como que a gente ajusta essa equação para oferecer qualificação e oportunidade de emprego? Eu entendo que seria a mesma coisa que a gente vem falando, né? Você precisa capacitar. Você tem que criar um Curso que a gente tem disponível aqui, eu ainda estava ouvindo na live de algumas pessoas, realmente é o Sindicato Rural, uhum. que é o único que fornece, e o PESPONTO. Eu entendo que a gente não tem aqui ainda, a prefeitura deveria disponibilizar curso para café, já que nós estamos numa área que praticamente nós vivemos da exploração do café, eu entendo que deveria se ter também, voltar os cursos com maior abrangência do SASP. Eu transferiria também esses cursos que, que são, não sei como tá agora, né? Porque a gente não tem divulgação nenhuma quase. Mas assim, para os distritos, eu qualificaria também, tá? Porque nós uhum. temos o quê? Nós estamos falando de refund. Então, muitas pessoas vão sair daqui para falar, ah, você pode trabalhar como uma cozinheira, você pode trabalhar num hotel, claro, nós hotéis, né? Ah, eu vi de ontem, ontem tinha uma postagem lá, um rapaz procurando um piscineiro para trabalhar em Porque infância. não tem, porque quem são trabalha nessa área já está sobrecarregado. Então, assim, curso para licitar para piscina, uhum. curso para fazer, é, fazer maquiagem, que as pessoas procuram isso na Rifaina também. Manutenção, Manicur, Manicure, uhum. pet shop, eu acho uhum. que é, tudo é válido, sabe? Você precisa investir, e mesmo nos distritos. Eu entendo que já passou da hora da gente diversificar as coisas aqui na cidade, com relação não apenas aos calçados, tá? Eu acho que a prefeitura, o poder público, vamos falar assim, não vai falar que eu estou falando uma pessoa específica, não é isso, pelo amor de Deus. <risos> Eu acho que a, o poder público deveria abranger outras coisas, é, outras esferas também. Qual é o incentivo que eu tenho para trazer hoje uma empresa para Pedregulho? Onde é o meu distrito industrial aqui? Ah, meu, Não fala não. nesse distrito industrial. Não, não, é não, é, é verdade. Co... Porque ah, isso... se planejou a cidade para se criar um distrito industrial lá no final da Santa Luzia, né? Uhum. Aí foram lá e fizeram Nossa Senhora Aparecida qual o dentro. o acesso daquele bairro para a rodovia? Porque se eu, tenho, se eu tenho uma empresa, eu tenho que ter um acesso muito rápido, rápido, rápido para a rodovia. E que a pessoas localizem. Eu não posso colocar a pessoa num GPS perdido para andar cortar a cidade. Não posso fazer isso. Então, assim, qual é o meu incentivo? Qual é? Muitas vezes quando eu viajo, eu gosto de passear. Você vem vários municípios, principalmente no Paraná, outdoor falando assim: ó, instale sua empresa aqui, incentivo fiscal, locações, fale conosco, o telefone, o e-mail. Uhum. Então assim, eu estou passando como empresário, eu vou ter curiosidade de ligar para saber que... o que, que é que você pode me oferecer. Eu acho que você já passou oferecer. com Maringá umas 3 milhões Não de vezes, vezes, né? Então ali em Maringá você vê isso. Você vê isso, exatamente no Paraná inteiro, tá? E aqui, eu não sei se as pessoas sabem, nós temos em Jeriquara uma empresa de... Uma metalúrgica que faz rolamento, uma peça que vai dentro do rolamento do carro. Lá tem. Tá? Lá tem. Lá existe isso, tá? E as pessoas que são, trabalham nesse local, a sua maioria vem de São Paulo. Porque não tem qualificação. Será que eu não poderia também tentar trazer uma metalúrgica para cá? Será que não seria a ideia, talvez, para tirar, não tirar, tá, pelo amor de Deus, são as pessoas calçadas que ficar mas diversificar? Será que eu quero manter mudar, minha população sempre política. submissa a esse tipo de exploração? Mas qual é meu incentivo, sabe? Eu acho que a publicidade hoje é a alma do negócio. Então nós temos assim... Pega uma faca para ele cortar, que está muito grande o lanche. Nós, nós, temos, é, nós temos um. Criar incentivo nas redes sociais, entendeu? Usar as mídias sociais para essa finalidade. Mas por que, que eu me instalaria numa cidade pequena como Pedregulho? Quantos hotéis eu tenho aqui? Eu vou vir me instalar, mas quantos hotéis eu tenho aqui para poder ficar uma semana até porque, ativo? Até porque ah, o, empresário, coisas, né? o empresário, dentro do seu, do seu plano de negócio, do, do, de tudo mais, ele, a primeira coisa que ele está visando para o desenvolvimento e o crescimento da sua empresa. Exatamente. Ele não está lá para fazer caridade, vamos falar assim, uhum. caridade para prefeito nenhum, para cidade nenhuma, então você tem que oferecer condições que ele entenda que dentro da cabeça dele se crie a ideia, que vindo para a cidade, para essa cidade, ele vai ter condições de se assim, desenvolver a sua empresa. Exatamente. Porque você assim, fica naquele negócio assim, ó, ah, tem uma lei em Pedregulho que paga aluguel para a empresa que você quer se instalar aqui, se ela gerar 10 empregos. Não, não é, pode ser é mais? mas assim, eu tenho que fiscalizar também as empresas que eu coloco. Eu falo que um dos, dos insucessos que teve, teve uma fábrica aqui, ela saiu, não registrou os funcionários, deu um calote em todo mundo. Então, muitas pessoas não tiveram registro, se machucaram, porque não tinha capacitação para estar lá, e, e os aluguéis eram pagos pelo poder público. Então, assim, são nossa, coisas para se nossa, pensar. Um Então, assim, eu acho que precisa diversificar. Eu também colocaria, voltaria o Jovem Aprendiz, eu acho que o Jovem Aprendiz é uma, uma ferramenta que se tem para qualificar jovens, os adolescentes. É, eu falo que primeiro é a educação. Vamos voltar à educação? Uhum. Eu achei um pecado ter encerrado as atividades do do, do, turno, do ensino médio uhum. noturno aqui. É, não, é, então, se é um você crime. não quer encerrar. Não acho que é um crime. Eu fiquei sabendo até o dia que eu fiz o questionamento no grupo. Eu até pedi desculpa depois, porque aí o doutor Leonardo, ele tinha feito, o vereador, ele uhum. tinha feito um ofício para o Ministério Público e não divulgou. Eu falei, você deveria ter divulgado que você também estava correndo atrás disso. Então, ele foi uma das pessoas que correu atrás disso, tá, para que voltasse. Então, a primeira coisa é, é, é instruir essas pessoas, os nossos jovens. Eu voltaria o programa Jovem Aprendiz. Nós tivemos um caso aqui também, que até eu sou advogado desse processo, tá? De um adolescente que sofreu uma, uma lesão muito grave no braço. Ele teve uma perda tá? Uhum. do membro. E nós conseguimos uma audiência pública aqui, com a juíza do trabalho, a doutora Eliane, que cuida dessa, dessa área. Não sei se vocês tinham conhecimento disso, uhum. mas veio o pessoal para tentar fazer, né, mobilizar a cidade, para que as coisas começassem a acontecer. Então, assim, esse canal ficou aberto. Eu iria atrás disso, tá? Então, em razão deste processo, que foi um fato ruim, ainda até expliquei para o cliente, falei, você abriu portas para que outras pessoas, talvez, pudessem passar por uma capacitação, um aprendizado, um curso, para que não sofressem o que você sofreu. É um direito estudar, né? Lembrando que o jovem aprendiz é para funções específicas, não é um trabalho, Tá? é uma capacitação apenas, um aprimoramento um para jovens aí. que estejam em, em estágio, né, remunerado, para jovens que estejam estudando, né, requisitos de, de, de que se requisitos. enquadrem também, tá? Eu tenho visto algumas situações aqui no município que eu acho que no futuro deveriam ser revistas com a forma de contratação, tá? Principalmente das pessoas que estão fazendo isso com, com base em busca de uma bolsa de estudo. Tá? Trabalhando em alguns lugares. Eu acho que deveria ser revisto, porque se eu estou cursando pedagogia, é natural que o meu estágio seja feito numa escola, uhum. ou numa creche. Se eu estou fazendo fisioterapia, é natural que eu tenha dentro daquela área, que é o que tem que acontecer, tá? E é. a gente não tem visto Para isso. fazer direito e fazer, fazer estágio na, na, no veterinário, não vai dar certo. Não bem isso, tá? Mas algumas <risos> condições são feitas precisavam, assim, precisavam ser revista, tá? Né? É, eu eu acho que deveria ter uma cautela porque a gente tem que cuidar. É, você está no início do seu, do seu curso e você trabalhar como... Tá, fazer um estágio que não está na sua área, você desestimula as Mais pessoas. Mais vai atrapalhar do que ajudar, né? Mais do que ajudar, exatamente. Uhum. Tá lá, vamos. Ver. Agora, questão de trânsito em pedregura. Tá é... ótimo. Nós estamos é igual a Índia aqui, já, Já Já está escutando é aqui? Então não, para Paraguai mais é organizado, é a bagunça é organizada. É organizada. Se você pisar na faixa, para. para, aqui não, eles passam. Então assim, ó. hoje, aqui, eu, eu, eu tirei o, o dia para contar, a gente teve seis freadas buscas aqui, e teve um desentendimento entre dois motoristas que virou briga. Aqui. Aqui na esquerda, virou Esse beira. aqui eu acho que é um dos cruzamentos que tem mais acidente. Uhum. Aquele do Danilo ali da que a antiga Masserson também era tá da virando, rádio né? agora. Uhum. Mas aí eles conseguiram fazer um uma muro ali, não é nem né? uma lombada, porque não tem faixa, não é faixa, não é. tem faixa. Uma lombada, né? Que precisa ser sinalizada, eu uhum. acho que eles deveriam ter uma atenção. Tanto horizontal quanto vertical, né? Das duas faixas. Eu acho que principalmente que as pessoas não olham para cima, mas olham para baixo. Então você põe um pare grandão, não vai me escrever um pare com uma voltava né, em outros lugares, mas assim... Ou pare errado, igual fizeram aqui. Mas tudo bem. O papo, mas, você vê o papo. Mas quase. Mas precisaria, tá? Precisa-se ter esse cuidado. A sinalização de solo, vertical, precisa ser feita. Eu faria também uma conscientização com motoristas. Eu faria. Aqui você está do lado de uma escola. Então, existem algumas situações que deveriam ser fechadas. Eu fecharia esse trânsito aqui. Porque se eu sei que o pai está tentando buscar seu, seu filho ali, tem os ônibus que ainda vão levar essas crianças na zona rural, qual o motivo de eu tentar fazer uma ultrapassagem proibida, que eu sei que eu vou fazer, uhum. ou passar aqui correndo? E não parar nem na sala. Então, assim, isso acontece direto. Todo dia. Todo bom. dia. Todo dia. É? E Vai, vem é por Eu ah. lembrei de um vídeo ótimo, quando eles colocaram a lombada na avenida, que ficava, os motoristas passaram e quase todo mundo decolando, Devoava. né? Devoava, então, não tinha sim. centralização. Gente, é, é só, eu, acho, eu acho que falta, <risos> falta um pouquinho, falta estudo, falta profissional na área do trânsito em Eu sou contra a lombada na avenida. A avenida teria que ter fiscalização Mas eletrônica. Mas você não tem a conscientização de motoristas. Exato. Então se assim, precisaria, voltamos à escola, uhum. eu falo que as escolas, você poderia fazer isso na própria escola. Você leva, a gente tem é, provas, é, é científico, né? Que todas as crianças, elas aprendem com certa facilidade que você passa uhum. e elas conseguem levar o que precisa ser feito aos pais, aos adultos, quando elas retornam. Exato. Então você coloca um manual, um no... pai, ó, a professora falou isso, tá? Tenta colocar isso dentro da escola. O seu filho vai te ensinar como dirigir na cidade, porque às vezes a gente se esquece. Certo? É, sim, questões básicas, uhum. mas isso precisaria ser feito. Com relação à risada da avenida, gente, assim seria como se não fosse trágico, porque aquele vídeo é, uma, é um meme ambulante, né? É Meu aquele, Deus, aquele... como que eu faço uma lombada e não sinalizo? Né? Mas, assim. Ainda mais assim, Pedregulho né? tá vai, vai, melhor... né? é vai melhorar. Isso vai. assim é em todas, tá? Aqui um é um outro ponto que eu acho que é crítico: a rotatória do português. É. Não tem vários, não existe nenhuma sinalização. Nenhuma. A Rua 1 do, do Santa Terezinha, tem tá uma lombada lá, que ela é... Assim. É, ela é Não, sem brincadeira nenhuma. Ela é desse tamanhozinho, assim, <risos> só que ela é dessa altura. Ela é dessa altura, exatamente. Eu passei lá, eu Quem que, um que fez aquilo, meu Deus do céu? Não dá para entender. Não, tem, tem norma, tem. mas aqui nós temos um setor também de engenharia que Sim. deveria ficar Sim. e auxiliar. Hum. Só que assim, ó, não é só... Eu, voltamos assim, ó. Vereador, eu preciso de uma lombada. Mas será que essa lombada é viável nesse local? Cabe, eu né, fiz é. um estudo disso. Ou eu vou fazer uma lombada para poder agradar essa pessoa? Não, não poderia. Aham. Uhum. uma faixa grande, larga, localizada na porta da escola. É um na bom exemplo que do que pode ser, ser feito. Você pode colocar um aviso sonoro, tipo assim, aqui do lado ou luminoso, tá? Horário escolar. Uhum. Vai ter que ser assim, não é? é. Embora não olhe para cima, hein? Mas é. assim, horário escolar, como se fosse um painel, né? É Cuidado, pra... crianças na na, na, na via. Seria excelente. É. Porque é preciso, porque as crianças ah, eu... saem às seis e meia da tarde, eles saem com geralmente blusa, nós vamos começar o frio. Uhum. Então eles vão sair com roupa escura, olhando pra baixo. Olhando para baixo, ah. e você já não vê, porque a nossa iluminação é muito fraca. É fraca, então você não vê. O risco de ter um atrobelamento com morte é muito grande, eu acho que né, em todas as áreas, uhum. tá? Então precisaria se verificar. Precisaria. Traz assim, um, um agente de. Antes tinha, a gente tinha um secretário, acho que foi extinto o cargo, né? É, gente, tinha um secretário, mais. deveria voltar a se estudar, tá? Ou que a polícia fizesse esse auxílio também de início, para que as coisas começassem a ser feitas, porque uhum. é complicado de eu não sei mesmo. Eu não sei te falar se, se a GCM ela já recebeu alguma capacitação em relação a trânsito. Provavelmente deve ter recebido, deve né? Ter. Deve ter recebido sim. sim. Mas que, que também utiliza a GCM para isso, né, que, que passa isso. Que passa sim. isso. É, que é viável. Tudo é válido. Deixa eu mandar um abraço. O pessoal tá, a live tá bombando, viu? tá? Ah, é? Tá show de bola. O pessoal tá mandando boa noite aqui. A Márcia, a Elza Cícero, a Kitty Cícero. Um beijo pra você, a gente. A Cleuzinho, um o Carlinho Bernardes falando que é lanche. Não vai ter lanche pra você, <risos> porque você é muito chato. Você vê, obrigada, viu, pela ajuda no grupo. Ele Sem passa... você, o ele, grupo você não é o mesmo. Você acredita que ele mora do lado aqui? E pega o ônibus aqui na frente da escola e consegue chegar atrasado todo dia pra pegar eu, o ônibus? Eu entendo ele. Cê, tô vendo ele correndo é 200 esse. por hora e o ônibus virando aqui todo <risos> o meu, dia. O meu dia também tinha que ser mais comprido. <risos> o dele é complicado. Às vezes ele tá perdido tá conversando com a gente no grupo. Mas ele contribui muito pras coisas na cidade. O Carlos é de uma inteligência, de um conhecimento é, fantástico. É, eu falo que ele é chato, mas é, é não, bem Não, ele é né? fora de série é só, só pra só pra perturbar. Ele seria uma boa pessoa pra estar na câmara eu acho, sabe? Também, na câmara eu câmera, não... acho. Ele agregaria muito na câmara Porque ele sabe questionar. Ele é questionador e conhece direito, tá? Uhum. É, tá. tá lá dentro da faculdade, né? Tem que Não, ele é, ele é muito bom. Ele é um, uma boa, uma excelente pessoa. Tá um bom certo. cidadão, eu falo. Vamos, vamos partir agora com as perguntas que a gente recebeu aqui das pessoas. Primeiro é a seguinte, ó. Todos nós sabemos o seu amor pela causa animal. Adoro. Né? Como que você vê a política municipal voltada aos animais e o que, que precisa ser melhorado? Quem mandou essa pergunta aqui foi o Ademir enfermeira Ah, Ademir, um beijo, tá? Ademir é meu. Eu, é o hábito carinhoso de mandar beijo para as pessoas, Isso. tá? Porque eu acho que é uma, um afeto, tá? O óculos, né? Assim, é. <risos> meu Deus. É, sou uma amante da causa animal, sim. Hoje eu tenho seis cachorros em casa, já tive onze. Esse rodízio foi acontecendo, eu tenho animal de 18 anos. Dentro do possível, tenho tentado ajudar, tá? Algumas coisas já não são mais feitas, às vezes por falta de, de tempo e por falta de acesso a algumas coisas. A Juliana, desde que tomou posse, vou falar o nome dela, na secretária do meio ambiente, né? É, tomou posse, ela tem tentado, ela conseguiu fazer algumas melhorias, algumas. A gente tem uma certa regularidade agora com as castrações. Uhum. Eu acho que isso deveria ser estendido aos distritos, tá? É... Deveria ser estendido aos distritos, vacinação, conscientização. Eu lembro de uma vez que eu fiz um questionamento com a Vânia, que era responsável pelo canil. E aí eu aprendi muito com a Vânia. De questionário, eu passei a virar parceira dela. A Vânia tinha um projeto de esterilização animal aqui, que ela entendia que o canil deveria ser um núcleo de esterilização popular. Então você ia lá, você pegava o cachorro na rua, você tratava, e os cachorros não ficariam confinados além daqueles. Você devolveria para aquele ambiente que ele estava, uhum. tá? Mas castrado, vacinado, disponibilizaria é, doações, né? E que isso teria um rodízio, então ali não ficaria confinados e você conseguiria abranger mais pessoas. Ela era totalmente adepta de que essa conscientização de posse responsável, de cuidado, de não abandono, de maus tratos, deveria ser feito na escola. A Vanna era uma adepta, então ela, ela tinha essa cartilha, tá? o projeto ainda está com ela, mesmo ela tendo saído, ela tem esse projeto, ela, ela é professora até de algumas faculdades, e que isso deveria ser levado para a escola. Ela era uma das pessoas que falava que a criança leva para os pais o que os pais deveriam aprender. Certo? Porque às vezes não tiveram oportunidade para aprender. Nem tiveram oportunidade de conhecer. Eu uhum. entendo que esses cursos também e essa orientação deveria ser feito nas clínicas veterinárias, deveria ser uma, uma, uma cartilha ser colocada lá, para que na hora que você povo vacinar seu animal. O próprio veterinário ou a pessoa que estivesse lá, ó, oh, isso aqui é um selinho da prefeitura, uma cartilha, leva, tá? Você tem responsabilidade nesse animal, ele vai durar de do, em torno de 12 a 10 anos, então enquanto ele tiver vida, a responsabilidade é sua. Eu te oriento a castrar, é, entendo que deveria haver uma parceria também, além das castrações públicas que estão sendo feitas, que são reduzidas, tá? 50, 60 por vezes... É, parceria com os veterinários locais também, para que eles fizessem um preço mais acessível, uhum. a prefeitura custeasse isso, auxiliasse, porque é caro a, a forma de sedação uhum. a forma que é feita tá? para eles também seria caro é, então, o pós, todos o pós, os veterinários seriam também. parceiros também uhum. da prefeitura então é um projeto que deveria ser feito na minha opinião é, eu castro alguns animais de eu pago, tá? Do meu bolso, levo, carro, trago. Mas não sei, nem sempre eu consigo. Então, assim, minha média costuma ser de dois, três por mês. Então, tá? é grande, é muito faço. É, fácil. É, é, não é barato. Trato de alguns, tá? Então, assim, os da minha rua, eu fiz a castração de, de todas as fêmeas, eu tive cuidado pra que não, na região ali, uhum. para não ter problema. Mas tem a Thalita, que também é uma guerreira, que tá lutando na causa, né? E, e deveria ser estendido também para ela algumas coisas. Até ela tá recém-operada, ela não tá conseguindo fazer o bazar, né? para poder custear esse tratamento dela. E outras, tantas meninas que tem aqui, que são voluntárias, anônimas, né? E que cuidam. Mas eu acho que deveria ter esse cuidado. Principalmente porque nós temos do lado do parque foi nos Bom Jesus, e nós temos animais silvestres lá. Então, esses animais domésticos, eles vão até lá. Uhum. Então, eles podem trazer também algumas doenças que isso pode atingir a gente. Então, tem que ter esse cuidado. Eu tenho essa verificação? Eu não. já fui lá ver quais são os riscos que eu poderia ter. Nós temos casos de leishmaniose aqui na cidade. Que é grave isso. Que é grave e pega um ano, uhum. tá? Estreito, a gente teve um ano que bastante. Estreito, nós tivemos problemas. Então, uhum. assim, isso precisa ser constante. É, embora a, a Juliana tenha boa vontade, está tendo, nesse, eu acho que deveria dar esse suporte para que ela conseguisse fazer isso uma certa tranquilidade. Tá. Porque não é fácil. Os dá, mais, ser... dá, dá mais, não é nem supor, nem nem dinheiro. Autonomia. Seria autonomia para a pessoa trabalhar o que trabalhar, precisa fazer. Para a pessoa poder trabalhar, no concordo tá? No que com você. precisa. E nos distritos, principalmente. Uhum. É Nós que... ainda não vamos tá. atingir uma cidade vizinha que você chega lá, tem 50 cachorros em cada quarteirão. <risos> Já está melhor, tá? Mas precisaria ser feito para não acontecer como acontece lá. Concordo plenamente com você. Bom, vamos lá. Próxima pergunta aqui, ó fala assim, ó. É, você é atuante na política, já encampou várias campanhas, é uma pessoa popular, mas nunca se lançou candidato. Por quê? Eu adoro política porque a gente vive em política, tá? Todo ser humano é político. Então, se eu vou questionar da rua, do saúde, uhum. eu estou fazendo política. Eu estou cobrando. O serviço público é política. Então, as pessoas... Sou a favor de ciências políticas serem oferecidas na escola. Uhum. Eu acho que as pessoas deveriam conhecer seus direitos, tá? todas todas as escolas deveriam ter eu acho que deveria ter um profissional para poder levar isso também para adolescentes para jovens né e outras coisas é, a é política tem, tem, infelizmente a gente não sabe nem o sistema de governo que a gente vive não tá mas é, a pessoa gosta do movimento político do, do também Aue, né? tá Do aquele movimento <risos> é, eu acho que a, a gente tem que ter a alternância de poderes aqui no município principalmente a gente está vindo de uma certa constância uhum. É, nosso prefeito está fazendo um bom trabalho e não é comum fazer isso, mas assim, está fazendo um bom trabalho, é uma pessoa jovem, é uma pessoa que tem feito, mas eu acho que tem muito mais a ser feito na cidade, precisa ser feito. É. Precisamos de pessoas técnicas para poder trabalhar, acho que deveriam sim ter mulheres, não é meu interesse a política, a política não... Você não... Já, já recebeu muito convite, né? Já, já, mas não é meu interesse, tá? Eu gosto de ajudar pessoas... E eu gosto de ideias, então se você não tiver uma ideia boa, você não me convence, tá? Uhum. Não é só fazer por ser contra, não. Ganhar seu mas voto se é difícil, eu... então. É complicado, mas assim, <risos> se você for falar comigo, embora eu acabei de elogiar o prefeito atual, tá? Uhum. Tá fazendo um bom trabalho, é solícito nas coisas que a gente pede, até pelas coisas do abrigo e outras questões, uhum. mas eu acho que tem muito mais a ser feito, tá? Eu acho que ele tem algumas pessoas muito técnicas em sua administração, mas eu acho que mais ainda precisaria ser feito, muito mais, tá? E eu acho que as pessoas precisariam também se conscientizar, e tem algumas pessoas em bairros específicos, que eu conheço algumas pessoas, que elas deveriam estudar a possibilidade de se lançar candidato, porque a gente precisa renovar algumas coisas que estão acontecendo aqui no Recife. Eu acho que é a hora eu sou, eu sou, das meninas Eu sou plenamente entrarem. favor de renovação política toda eleição. Falta um professor na Câmara Municipal. Falta um uhum. dentista na Câmara Municipal. Eu estou falando profissões, mas uhum. são áreas específicas. Saúde, tá. educação. Falta, às vezes, um, um assistente social lá dentro. Que conhece a realidade. Ele sabe o tema que ele Falta uma própria pessoa do povo. Uhum. Porque a barganha de voto aqui é muito grande. Nós somos uma cidade política. Isso é muito triste. Porque depois eu não sei o que cobrar. É triste e é caro. E é caro. É o caro. voto é muito caro. Uhum. Porque depois, se eu me vendo, eu não consigo cobrar a tinta dessa gente. Dessa pessoa. São quatro anos caros. Vindo muito caro. E aí você vê algumas coisas que nós temos bons vereadores, tá? Bons vereadores que têm feito algum trabalho, mas eu acho complicado quando a câmara é muito parceira. Eu nunca gostei. Tá? Eu sempre acho assim que a câmara ela devia ser, além de, de, de fazer a sua vez, de poder fiscalizar a governo do município, que é a sua obrigação, que é a sua né? obrigação mínima, mínimo mínima, que o vereador tem é é que fazer, fiscalizar o executivo. Eu acho que a câmara no tinha que ser mais incisiva. Bem todos em os todos aspectos, aspectos, todos, todos, Principal, absolutamente todos. Projeto de lei que vai pra lá, fiscalização em escola, fiscalização Exatamente. do meio ambiente, fiscalização, tudo, tudo. Tem que ser mais incisivo, não, só, ah, vou fazer um requerimento hoje, que vai votar hoje, o prefeito tem 120 <risos> dias para responder, aí a gente vai ver o que que acontece. Não, não, a função da Câmara é fiscalizar, tá? Não é minha pretensão e chegar até no futuro, e ter, porque agora já começou uma política ante antecipada na cidade, né? Mas se chegar no futuro e essa pessoa quiser me ajuda, como a gente vem conversando assim, eu gosto de fazer campanha política, é, tenho feito de algumas pessoas né? há um, algum tempo, a gente precisa mudar essa mentalidade. Primeira coisa que eu pergunto, qual é a sua ideia para a cidade? Se você não souber me responder, fica difícil te ajudar. Dá um abraço. Fica e muito difícil, né? É e aí, se eu... Se dentro, você perde o carinho também pela coisa, se dentro daquele espaço você vê pessoas que não são técnicas. Mas, infelizmente, eu já vi acontecer então, muito em Pedregulho. Às vezes a pessoa, ela entende do assunto, uhum. ela sabe o que ela tem que fazer. É, ela... Só que não, não vou falar, não é a palavra se vendeu, mas ela, assim, ela se. Ela se cedeu, vamos falar. Se ela ela cedeu vendeu, né? por uma comodidade. Por uma comodidade. E isso é isso, pra quem vive. Porque eu não, eu não dou conta quando a pessoa fala assim pra mim, só, eu não dependo de prefeitura. Você depende. Todo mundo, todo depende, mundo depende. Todo dia. Todo mundo. Eu hoje eu passei pra uma consulta, tá? Na, no Pronto-Socorro. Uhum. Então eu uso tudo que é público. Eu faço questão de fazer. Então, eu fui extremamente bem atendido no pronto-socorro, meu no meu PSF de, de, de, de referência, e, a, e eu falo, eu preciso da política. Então, como eu vou cobrar um serviço de qualidade se eu não uso fui? Então, eu não posso ter um candidato que não faz uso desse tipo de serviço. Sabe então, que eu tenho que ter uma certa cautela. Né? As pessoas têm que se atentar para o ano que vem já. Eu tenho que ter um cuidado de um candidato que não frequenta o comércio local, que não sabe, que não está tendo um fortalecimento nesse comércio. Uhum. Isso deveria ser feito, uma ação urgente, tá? Fortalecimento do nosso comércio local. Eu estou vendo lojas fechando, estou vendo comerciantes reclamando, No Brasil, No Brasil, muitas empresas fecham antes do segundo ano. Exatamente. Teve uma pesquisa da CIF, que eu tive acesso a ela, eles fizeram Pedregulho, Jeriquara, Rifânia, Cristais, Restinga, Patrocínio Paulista. Sabe qual que é a cidade que mais fecha empresa com menos de um ano? Pedregulho. No, mesmo, no Brasil você inteiro. Só para a cidade que é não dois, cresceu aqui é um, nos últimos 50 anos. Pedregulho. Pedregulho em 1950 tinha 16 mil habitantes. Será isso? Assim, não cresceu. Não aí cresceu. você eu fala regrediu. assim: ó, será que eu não, não é a hora de eu ter um olhar diferente para essa cidade? Para desenvolvimento. Não é crescimento, não é desenvolvimento. desenvolvimento. Será que não é a hora de eu ter esse cuidado? Será que não é a hora de eu querer exigir uma biblioteca pública na cidade? Será que não chegou a hora de eu cobrar esse tipo de ações? Eu, eu acompanhei os podcasts essa semana, tá? Uhum. Todos deve, que tem acontecido. Será que não é hora de eu reavaliar algumas de mudar situações, a sabe? Uhum. Qual é a minha biblioteca? Eu vou levar meu filho para passear na minha biblioteca? Como onde? Okay. Eu tenho um teatro aqui, não? Eu já tive uma uma situação. Eu... A casa com exatamente. Mãe, mas isso, eu acho. Que... Amavam me lá, é. amava. É. Eu tenho um ponto de acesso onde eu posso, estudante, sentar durante o dia, porque às vezes na minha casa tem tenho muito tumulto, ou eu sou professora, ou você mesmo que falou, uhum. você está fazendo curso de turismo, sua casa é um pouco agitada. Eu tenho um local para poder sentar e fazer isso e estudar? Você não tem. Você não tem aqui. Tá? Você não tem. Eu fiz uso de biblioteca pública, minha vida inteira, porque eu não tinha condições de comprar livro, porque era mais fácil para sentar e estudar. Eu estudava na Unesp lá no centro. Uhum. Então eu ia para lá, sentava, estudava, eu mesmo na faculdade. Eu não tenho isso aqui. Eu tive a oportunidade de um dia também, é, a gente vai falar da política, né? De ir em Rifani, lá estava tendo um curso de fotografia. Uhum. Muitas pessoas. Assim, eu tenho esse cuidado de querer oferecer para as pessoas o que às vezes para ela é interessante. É um político que vai fazer isso, não gestor. Eu vi que a fanfarra vai voltar, uhum. que nunca deveria ter encerrado as atividades, né? Que é, é lúdico é um aquilo lá. Né? É lúdico. Mas aonde eu vou guardar esse material? Aonde essa fanfarra vai se reunir? Na rua? Então não o tem suporte, mais a casa se, tudo. O suporte será aonde? Aonde vai ser? Então, sim. Qual político vai me disponibilizar isso? Ou eu vou pegar um político que tem uma certa ideia. Eu ouvi isso com um político, tá? Uhum. Eu vou pegar aquela área central que virou pátio, mas eu vou transformar lá. A prefeitura vai continuar a sua sede lá. E eu vou trans... Que eu vi que ele não falou isso no podcast. E eu vou transformar essa. Aquela área central que virou é pátio, vai ser todos os setores da prefeitura, eu vou construir lá as aulas. Ele perguntou o que eu achava. Eu falei, excepcional. Excepcional. O professor precisa direcionar uma criança que está com problema, a secretaria de Educação já está ali. A Secretaria de Saúde é só eu andar dez passos, eu já estou dentro da Secretaria de Saúde. Eu preciso falar com o pessoal do serviço social, já está ali na frente. Eu preciso falar. Exatamente. A que é uma. Exato. É exatamente eu ouvi isso de uma pessoa espaço tá? físico tem, tem e muito você deveria... Hã? Hã? exatamente e a prefeitura continuar com sua gestão local exato e aí você eu vou defender minha classe tá eu às vezes preciso falar com os procuradores do município eu acho inaceitável eles trabalhar naqueles cômodos então se eu vou ter como gestor o cuidado de colocar o meu órgão de fiscalização num local apropriado uma sala, uma recepção, uma recepcionista, um local uhum. próprio, um certo, uma certa acústica. São procuradores. Mas o assunto precisa ser tipo, privado. Eu preciso disponibilizar isso né? para eles também. Então, assim, o bom gestor, ele é parceiro nessas horas. Eu vou ter esse cuidado? Eu tenho essa pessoa na cidade? Eu acho que precisa rever, mas não tem interesse, tá? Pelo amor, eu gosto de ajudar a política. Ajudar a política. Né? Ah, eu você vivo não, eu não vi quero, mesmo. não quero. A não ser que eu tenha, se existia a possibilidade, de... vamos formar um grupo? Vamos formar um grupo, fulano? Quem sabe no futuro, né? Uhum. Quem sabe? Pensa. Não eu, tá? Não sou eu, não. Tá? Vamos, vamos, vamos, vamos ajudar a correr atrás. Vai que, que Deus trabalha. fala amém, você não, não sabe. Não, não. <risos> vamos lá. É, você sempre quis ser advogada, o que, que te motivou aí pra, pra essa carreira? E futuramente você pretende ser promotora, juíza... Ou você quer ser advogada, advogar aí por muitos anos aí? Não, eu a minha pretensão sempre foi fazer o direito. No início eu quis fazer um outro concurso público, uma área específica. Uhum. Cheguei perto da, da, das, das outras fases, mas eu comecei a advogar e eu apaixonei pelo direito mesmo. A advocacia é minha paixão, é o que eu vivo, eu respiro advocacia a todo momento. Trabalho desde 2002. Trabalho em várias áreas, eu tenho alguns parceiros que me auxiliam nisso, doutora Fabiana, se estiver me assistindo, um beijo. Uhum. É... Doutor Matheus Tamaca, que é um parceiro também, uma outra pessoa que me dá assessoria jurídica, também, no momento, né, em razão do volume dos processos e orientação mesmo, então eu fico o tempo inteiro estudando, muitas vezes que eu estou. E eu sou advogada por paixão. O advogado é indispensável para a administração da justiça. Advocacia tá? por amor? Por amor. Então, se assim, eu pretendo continuar. Tudo bom. Enquanto Deus me permitir. Tá lá. 100 anos, tá lá no forno. Não, não vou 100 anos não, viu? Eu acho que depois de hoje, na hora que você soltou, que ia ter o podcast, eu acho. Já deu que eu zebra. Acho, já deu, zebra. deu zebra. Mas assim, eu, eu, a gente tinha que mandar um alô especial para essa pessoa, Fica né? Fica olha, olha lá na câmera e manda. Eu sei quem é você, tá? Muito obrigada pela sua força. Você sabe o que é isso? É sinal que está incomodando. Eu falei isso assim, foi primordial para o meu dia de hoje. Assim, que carinho. Muito obrigada, tá? Um beijo de luz para você é. que você tá precisando. É que é pessoa, que tá incomodando. Que quando você incomoda os poderosos, se acham... Porque na verdade não são poderosos por é, carinho. Não é nada. se acham Mas, poderosos. Assim, eu não incomodado, não, porque eu não tenho pretensão nenhuma. Fique em paz, tá? E eu sei quem é você. Depois então, eu vou divulgar quem é você. Recado dado. Dado. Bom, vamos lá. É, você faz parte da diretoria da Casa da Criança, né? Tá. Como é que é esse trabalho? A Casa da Criança eu. eu... o Espaço colhedor. O Espaço colhedor são os dois. Uhum. São dois, é uma coisa só. Fui chamada a estar ajudando, eu te procurei no começo, quando a gente foi, né? Eu falei, Porque precisava <risos> auxiliar para que não se encerrasse aquelas atividades em uhum. razão de alguns problemas que já foram resolvidos, algumas situações. E fui atrás da pessoa que... Eu acho que era o principal, que é o coração daquela casa da criança, que é o sotoninho. Uhum. que eu acho que a cidade deve muito para ele, porque ele é um educador, ele é uma pessoa que disponibilizou aquela área total, pertencia à família dele, então eles fizeram essa doação em vida a cidade, tá? que não sei se as pessoas sabem. Uhum. A Casa da Criança, ela é uma associação sem fins lucrativos, então aquele pertence à cidade. Se um dia aquilo se desfazer, aquilo vai ser retornado, vai ser diluído para dívidas e vai ser devolvido para o município, tá? É um pecado isso acontecer, então eu espero que sempre tem outras diretoria que estejam à frente. Nós somos em. O presidente da nossa instituição hoje é o Wagner Nascimento, o Vaguinho, tá? Está fazendo um papel brilhante lá. É um ser humano. Tentou como tesoureira. E voltando um pouquinho por favor, é, eu sou o Sotoninho, a gente tentou trazer aquela credibilidade para a casa da criança. São 118 crianças que estão lá em área escolar, entre berçário maternal. Uhum. Um abraço para as meninas. Sem elas, aquela instituição não seria o que é. Nós temos funcionários que são fora do sério, que são fantásticas. Ali dentro é feito um trabalho com amor, com carinho, com muita dedicação. Que as pessoas possam ter esse cuidado com aquelas meninas. Tanto as que já deixaram, mas as que estão lá ainda. Uhum. O espaço acolhedor igualmente. E nessa situação nós conseguimos erguer o lugar. Assumimos muitas dívidas. Nós entramos com um déficit de 300 mil reais, mais ou menos. Zeramos isso praticamente. É, fazemos ações sociais o tempo inteiro, integralmente, só que assim, para a casa da criança isso pode ainda ser feito, que é uma área educacional. Para o espaço de acolhimento isso não pode ser feito. Nós não temos nenhum doador, ou anônimo, ou que seja identificado, tá? Nós temos uma única pessoa que faz 30 anos que doa para a casa da criança. Essa pessoa é o um único doador, é, que ele é nominal, tá? Ele continua mantendo as doações e as ajudas que é feito. Então, é a única pessoa que doa para o espaço de acolhimento e casa de criança. É, que lá não pode ser feito nenhum tipo de promoção, até por causa da complexidade do serviço. Então, no geral, são 28 funcionários que tem lá, casa da criança hoje. E é muita gente. 14 pessoas na creche, 10 formais no abrigo, que é o espaço, e 4 informais. Nós temos um total oito crianças hoje em situação de acolhimento. São crianças que são. A gente presta um auxílio nesses cuidados, que são crianças que estão resguardadas pelo Judiciário, foram feitos acolhimentos em situação de risco, que estavam em situação de risco, e logo elas ou vão ser, algumas, se for o caso, serão adotadas ou serão devolvidas para o seu seio familiar, na né, sua família. Enquanto isso, elas ficam lá. Então, a gente tem que promover todo tipo de cuidado, alimentação, vestuário, cuidado médico, odontológico, psicológico, totalmente isso é feito pelo abrigo. A casa da criança, a gente presta educação, nós somos uma creche que presta todas as refeições diárias. As crianças conseguem fazer isso lá. As refeições são feitas todas nas, uhum. dentro da nossa cozinha. Inclusive, nós somos muito elogiados quando nós tivemos uma fiscalização do Tribunal de Contas. que Ele entrou, ele assustou, em razão da, da higiene, do cuidado, do, do que estava sendo fornecido para as crianças. tá E o abrigo a mesma coisa. Tem suas intercorrências, porque são crianças que precisam ser lapidadas, que precisam ser cuidadas, que as pessoas entendessem isso. Lá, eles precisam de ajuda, então que as pessoas tenham esse carinho também com aquelas crianças. Não é um local aberto ao público, não é de acesso, né? Até porque a lei veda isso, pelo sigilo, tá? elas têm que ser resguardadas, mas vocês podem ter certeza que o trabalho que a gente faz lá é de extrema importância e de extremo carinho. Foi uma das coisas que mais dignificou a minha vida. Eu falo que mudou totalmente a minha forma de pensar, de agir. Às vezes Deus põe as, a, as oportunidades a gente melhorar, né? Mas é uma coisa transitória, tá? Nós uhum. não vamos ficar lá eterno, provavelmente vai ter uma eleição agora, Você e pode a ter gente certeza o que foi, o que foi dado como missão para você... E vocês aí cumprir. a gente vai, a gente cumpriu, acho que é isso, a uhum. gente conseguiu fazer e devolver para a cidade para que as pessoas cuidem. Eu espero que isso no futuro aconteça também com a Santa Casa, tá, gente? Que lá também é uma instituição uma instituição Precisa que disso. pertence à população, então que as pessoas tenham um certo carinho, que seja aberta a possibilidade das pessoas se associarem lá. Eu e já se... tentei, não, não deixar. também não. Não deixar. Olha, Que isso seja permitido no futuro para as pessoas ajudarem. Eu falo, quanto mais pessoas estiverem à frente, mais visibilidade eu dou para a necessidade do local e uhum. mais eu consigo ter credibilidade para fazer as coisas. A Santa Casa está precisando disso também. Então eu espero que as pessoas também tenham esse cuidado no futuro para que isso seja feito lá. Que pertence à cidade. É nosso, né? É nosso. É o patrimônio nosso. É nosso. Tá certo. É... A última pergunta que a gente recebeu aqui, a pessoal falou assim para mim assim, ó. Vocês falaram de tudo quanto é assunto. Em todas Hoje? as lives. Todos. Ah, tá. Todas as lives. Vocês não falaram de meio ambiente. Vocês não vivem no meio ambiente? Nossa, nós respiramos o <risos> meio ambiente nessa cidade, gente. Então, nós estamos dentro do par... o menor parque ecológico nacional com a maior diversidade de carnívoros. É então, assim, nós Isso. temos no uma joia da cidade. na cidade. No centro da cidade. Da minha casa há uma cachoeira do parque, eu tenho 10 minutos. Eu tenho acesso ao parque. Qualquer um tem acesso ao parque. Quase ninguém conhece a qualquer momento. Basta então, agendar, porque eles fazem questão gratuito. de fazer o monitoramento, de acompanhar te ajudar, te auxiliar nesse passeio. Eu recebi um casal de turistas esse final de semana, no domingo, uhum. eles são de Santo André. Aí viram lá umas postagens, tanto do site da Prefeitura, voltado ao turismo, quanto do, do, do meu site, do meu Instagram, e vieram conhecer Pedregulho, uhum. um lugar lugar carro de São Paulo, vieram, ficar no hotel aqui, e ele falou assim para mim, assim, falou, cara, eles tem um parque estadual no um centro da cidade, como que vocês têm isso aqui, isso aqui e não e não, e não explorado não explorado o potencial, o potencial, turístico, da cidade, é, econômico, tá? educacional que você poderia ter no parque? Tudo isso. Como que vocês têm essa capacidade de não aproveitar as coisas assim? Como? Eu não consegui explicar, vai. Vamos praia. lá. Sem você ter uma formação técnica, eu acho que fica muito difícil as pessoas estarem à frente de algumas passas sem ter esse, e esse cuidado, tá? Uhum. É, na época que eu fiz a, a campanha de uma pessoa aqui, a gente conseguiu, a, gente, a, a tendência era tornar Pedregulho como circuito de ciclistas, como já é, tá? Já é. é a gente recebe muito. Mas a gente tinha mapeado toda a zona rural para que nenhum ciclista trafegasse pela rodovia ou pela, por nenhum tipo de asfalto. Uhum. Então nós tínhamos isso, tá? Para ser feito. Dentro disso, a intenção era... Colocar, desenvolver a, aquelas famílias, aquela economia familiar, do, você vender seu doce, você vender seu queijo, uhum. seu pano de prato, em alguns acessos, tá? Fortalecer, às vezes, aquele hotel rural, aquela, né, que nós, nós temos fazendas aqui que são maravilhosas, e poderiam ser exploradas como nessa área rural. Deixa eu só, mandar um, então deixa eu só mandar um abraço para a pessoa, que é a Quem? Rosângela. A Rosângela é dona da fazenda Paraty. Ela mora hoje é, em Serrana, uhum. a Fazenda Paraty é linda, casarão, cuidado, Rosa, tudo. Né? É pertinho da Peral Rosa e tudo mais. E ela sempre falou assim, mim, eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa lá na fazenda, mas eu não tenho conhecimento, eu não tinha né? suporte, eu não, tenho, eu não sei. Eu tenho, eu tenho então. local, eu tenho estrutura, só que eu não tenho conhecimento para colocar isso em prática. Eu precisava desse suporte. Então, eu faria. Hospedarias, então, que eu tinha, tinha te falado, a gente tinha feito esse mapeamento uhum. para ciclistas, que é o que a gente tem. Nós temos em torno aqui, pro final de semana, de 300 pessoas ao dia circulando na cidade de bicicleta. Uhum. Então, assim, e não são qualquer pessoas, tá? Não, eu tenho... poder aquisitivo Exato. que pode então, trazer um benefício tanto, tá? a cidade. É assim, nós temos bicicletas que são em valores, né? E essas pessoas têm um cuidado, e elas falam. Nós temos um ponto de referência, tanto que é o Empório, a Rueira, uhum. É divino é a vista daquele lugar, que eu imagino que daqui a um dia eles vão fazer essas espelharistas Eu Já falei pro Davi tá. fazer uma pousada, mas ainda não me escuta. Eu Já falei. E nós temos também dentro do café, nós temos a, a lanchonete do Santos Zero. Uhum. Eu não sei se vocês conhecem. Então é muito comum a gente trafegar e lá, porque ele faz um dos melhores omeletes que essa região já teve, tá? Serve o seu café, ele faz venda lá. Uhum. Então assim, todo é um ponto de apoio que todo mundo se serve. Geralmente você para lá tem 70 pessoas. E ninguém sabe disso. Então, se eu tenho que explorar o que eu tenho na minha cidade, será que isso eu não estaria gerando emprego? Ah. Será que diretamente eu não estaria trazendo, às vezes, alguma melhoria? Eu posso ter um ciclista que vai sofrer um acidente, vai precisar de um cuidado médico? Será que ele não vai ter o interesse em investir na Santa Casa? Ou ser um doador efetivo? Será que eu não teria uma possibilidade de ter as hospedarias aqui? Eu não posso fazer um torneio que viriam outras pessoas? E aí eu vou fortalecer meu comércio local. Nesses eventos, eu oriento, que aí é um conjunto, né? Uhum. Aí é a prefeitura que tem que cuidar. Mas eu oriento para que esse comércio fique aberto à noite, os bares abertos, lojas, para dar esse suporte. Isso não é interessante? É demais. Será ah, que não é? Será pra que quem... eu não renderia? Será que não me renderia? Para quem, quem não sabe, se o turismo fosse classificado como uma economia, seria a terceira maior do mundo. Só perderia para a China e para os Estados Unidos. Em, em números, em números de, de, de, de faturamento do turismo, hum. normalmente, ele só perderia para a China e para os Estados Unidos. Né? Então, se você for falar da região hoje, a única cidade, não de, de, vamos falar grande porte, de médio porte, que não emite, Pedregulho. E, e Faina é, e, e Garapava é, e, e Tuverava é e, Patrocínio e Paulista e é. Pedregulho ficou de fora. Então nós já perdemos essa grande não oportunidade. Será, né? Já perdemos essa gigantesca oportunidade ah. de não ser MIT. Né? Então, se você desenvolve o que você já tem, o investimento é menor. É né? menor. Você não precisa pôr tanto dinheiro, tanto investimento, para desenvolver o que você já tem. Não vai começar nada do zero. Então a gente já tem um Emporarueira que recebe o que recebe. A gente já tem o Santo que recebe o que recebe. O Luciano, do Cuciano. Todo mundo vem. Todo gente, mundo. Aqui. Vem. Isso aí é, você ele, ele faz a melhor garapa. Não tem tá igual. A melhor garapa. Tá que igual. Vem, tá e sei. barato o produto dele. Será que não é interessante? É muito. Será que não me. Não seria vaidade eu de, aliás, eu não deveria deixar a vaidade de lado às vezes e tentar ficar à sombra de faina e pegar aqueles turistas que vão para lá e lá é tão caro para se hospedar, para uhum. ficar, para almoçar. eu não deveria trazer isso para cá? para é que claro. eu não teria ter um atrativo, não seria interessante fazer isso? Eu, eu, eu acho eu acho que a eu acho que a vaidade a vaidade do, do, do, do gestor público não não não estou falando do prefeito uh -huh. do não gestor é isso, público tá? no não contexto é geral a, a vaidade do, do, do, do gestor público é quando ela está acima do interesse público ela só faz mal para o município. Eu vou olha contar. olha como que a gente já perdeu tanta oportunidade dessa cidade desenvolver turisticamente. Eu vou te falar uma, um episódio que nós tivemos quando a gente foi viajar para fora do país. A gente teve essa oportunidade no Chile. Fui ver a neve, conhecer a neve. E eu mostrei a foto da cachoeira do parque Furnas Bom Jesus. Uhum. Eles não acreditavam que isso tinha aqui dentro da cidade. Não, não. é perto. E você fala, não é perto, é não. três minutos. É de... Não, não, é verdade. É... <risos> tipo eu assim, fui. É verdade. Eu fui Eu fui uma das pessoas que participou da medição técnica. Eu fui. A gente estava em 17 pessoas. Eu fui um dos convidados para participar da medição técnica da, da Cascata Grande. É, tem um, existe um documento feito por, por 12 técnicos uhum. né, de geógrafo, geólogo, é, técnico em turismo, gestor de turismo que está protocolado na secretaria de meio ambiente lá em São Paulo que a gente fez tudo por nossa conta, tudo do nosso bolso e assim olha, olha o potencial que você tem de ter a maior cachoeira em queda livre dentro da cidade, que ela é dentro da cidade não, e não é explorado não comercialmente, é explorado, de forma alguma então, eu falo assim, ó, precisaria ter esse cuidado com o meio ambiente, uhum. precisaria. É porque tá casado, o é meio assim, ambiente com o turismo, ele é casado. Só que aí eu vou te dar uma outra informação que eu fico, me assusta. Nós não temos uma cidade arborizada. Não. Eu tô do lado do tá parque, piorando, viu? mas eu não tenho uma cidade arborizada. Está piorando. Não é incoerente? Aham, então, você, assim, você vê os bairros em Pedregulho, tá piorando. A gente corta a árvore e não replanta, não arboriza. Não, de forma como. Todos os bairros estão precisando de arborização. Eu falo que às vezes é muito triste você olhar, a gente só vê o IP florido, com flores na praça, é uhum. só ver flor quando o IP tá florido, lá na Praça da Matriz, né? Antigamente lá era um celeiro Rosa. de sword, rosas, rosas, uhum. rosas, e rosas Rosa de todas os cores. Então fala assim, isso precisaria, sabe, esse cuidado tem que se ter com a cidade. O William House também é um amante, né, um abraço, hein, William, eu gosto mais de você, sabe disso. É, da, do meio ambiente, Ele é um amante <risos> é. da Matriz, e ele tentou fazer isso quando ele teve a frente da pasta. Então, assim, precisaria... Nós temos pessoas que, primeiro, você tem que gostar da área. É. Sem gostar, você não vai conseguir não desenvolver vai nada. Mas eu tenho que ter humildade. Às vezes, chegar na pessoa e falar assim, vamos me auxiliar? Que projeto você acha que eu poderia fazer nisso? Vamos fazer isso? Você acha que é legal? Você acha que se a gente fizesse esse torneio, a gente conseguiria? Então, assim, se eu fizesse um movimento para trazer as pessoas para conhecer um mutirão, para mim, será que daria hum, certo? Será que eu conseguiria fazer isso? Você não me ajudaria, Leandro? Você não me ajudaria, William? As pessoas não têm isso aqui. Garapava vai lançar a feira agropecuária de Garapava. E a Rosana porque... Branquinha agora é secretária uhum. de desenvolvimento lá, e ela vai criar a feira de agropecuária, mas não uma feira que ela vai ter show, vai ter Exato. rodeio, nada disso. É uma feira que ela vai ter é, o dia do, do agricultor. Uhum. O agricultor vai lá, vai participar, vai ter treinamento para ele, vai ter é, alimentação o agricultor. E o agricultor... Da agricultura familiar até o grande produtor. Eu não poderia fazer isso aqui com relação ah, ao café? Nossa! Eu não poderia fazer. Às vezes, para até motivar, eu não poderia fazer uma feira do café com shows, com tudo, uhum. e, e, e mostrar o que eu tenho na minha cidade? Produ... Será que eu não poderia fazer isso? Será eu que isso não é deveria. interessante? Deveria. Sim, eu não entendo, né? Pior <risos> que eu não é? sou política, hein, é. gente? É. Pelo amor de Deus. Todo tá. final de semana. Feira do produtor, feira do produtor, sim. Eu, eu, eu, eu sinto uma dor tão grande de eu Porque só. Muita gente fala assim, ó. Ah, eu é agro que alimenta. Não, sabe como é que alimenta o Brasil? Agricultura familiar. Agricultura familiar. Não é o agro grande. produtor. não posso produtor... falar que vocês vão falar que, é, que nós estamos fazendo política. Não, eu estou erro. <risos> quem, quem quiser achar ruim falar adoro, que. Agro. Mas, Mas, assim, o, o grande produtor, é. produtor rural não é ele que coloca alimento na sua mesa. Quem coloca alimento na sua Exatamente. mesa é a agricultura familiar no Brasil. As pessoas acham acha assim que aquele cara que tem lá 2 mil, cinco mil hectares de soja. Que ele está colocando. Não, não está colocando. E eu falo assim, nós estamos na terra do melhor café. Nós estamos na terra que deveria ser totalmente explorada para o turismo. Pedregulho poderia ser voltado unicamente para o turismo. Uhum, A gente poderia ter ganhado muito dinheiro com isso já há muito tempo. Poderia se ganhar muito mais, desenvolver. Ter dinheiro em caixa para capacitar pessoas, para cuidar do povo da cidade. Isso não é feito. E talvez isso não vai ser feito logo, né? Porque as, coisas, as ações são a longo prazo. Só que eu preciso pelo menos começar. Pior é que eu tô ficando velho? cabeça branca, não tô vendo o futuro disso, não. <risos> não, nós vamos ter sim. Nós temos que acreditar que se as Deus coisas quiser, vão melhorar. Se Deus quiser. E elas vão melhorar. É. Não, eu queria te agradecer imensamente por você ter participado. É, eu segurei um pouquinho, agora eu vou ser sincero. Ah, por quê? Por é, por quê? Eu, eu fiz aquela enquete no Facebook, uhum. né? E duas pessoas foram pedidas assim para passar na frente: você uhum. e o Ademir. Ah, tá, passa, na frente, passa na frente, passa na frente, passa <risos> na frente. Gente, como é que eu vou passar na frente? Se eu mas eu adorei aqui, a, tipo, eu a listagem das pessoas que voltem aqui, seguir. gente. Eu, você viu? Eu acho que deveria ter que muito mais gente pra estar não, aqui, que é? é muito bom. A gente tá com a agenda agora, dia 12. Ainda não confirmou, mas eu ainda preciso confirmar com ele. Zezinho do Galego. Dia 16, né, o Nelsinho Zipzap. Dia 18, o Marcos Passarim, lá de, de Rifânia. Tá o assistindo treinador. a gente aqui, o acabou, o... entrou aqui. Marcos, um abraço. Um político questionador e fiscalizador, Aquele gente. Aquele é. Ele é. consegue achar pele em ovo naquela replay, né? Eu nunca vi isso. Então nós estamos indo. Nós estamos... Nelson e Zap, nossa voz ativa da cidade, se não fosse aquela rádio nessa cidade, ah, ao longo do tempo. Pelo amor de Deus. Eu falo assim, ó, Pedregulho teria muito mais prejuízo. Muito mais. O Nelson, é, o Nelson mais. é um parceiro da uhum. população. que a população reconhece sempre isso. Sempre. Eu, eu, eu sou... Sou fã dele. Eu né? sou. A gente vai ter também aqui, ó, João Moreno, que vai falar do voluntariado da Santa Casa. Faz um trabalho social excepcional na Santa Casa, gente. Que, que carinho que ele tem naquele atendimento com as pessoas. É que olhar diferente que ele tá fazendo. Deixou a Santa Casa mais leve. Mais humana. Eu acho que aquela, aquelas, aquelas críticas, até muitas reclamações são filtradas... Pelo que ele tem não, não sai que mais, mais fora por conta Eu concordo com você. Excelente. Então a gente vai ter o dr Everton, que é juiz em Franca. Excelente, ele é juiz criminal professor. em Franca. A gente Muito vai fazer mano. uma live com ele. É, Eliana Cícero também a gente vai Eliana é uma pessoa que, eu falo assim, ó, ela conseguiu à frente, além de ser minha amiga pessoal, tá? Mas é uma pessoa que eu sempre quero defender nessa vida. Desde a última uma situação que teve que ela fez um questionamento até no grupo a qual sua administradora que é a casa de leis uhum. e que foi uma informação totalmente válida que ela fez um, né ela foi convocada para prestar esclarecimento na câmara eu achei de uma Partido. porque eu falo assim ela contribuiu tanto para a saúde da cidade demais, ela demais. ajudou tanto ela assim foi um diferencial a única área da época do Zézinho, que não tinha reclamação, e que não foi a área da saúde que a Helena tá, lá, que ela estava lá. Eu falo assim. É, é um pecado é um, né? pecado. é um pecado. Mas, enfim, que outras pessoas também bem. Vou fazer aqui um parente, tá? É, tenho uma admiração muito especial pelo Matheus, pelo Daniel, são pessoas uhum. altamente qualificadas. O Daniel é de um conhecimento científico técnico e técnico que poucas pessoas têm, como também o Matheus. O Matheus eu tive a oportunidade de precisar, até me confidenciar com ele um assunto pessoal. Ele foi assim uma extensão de uma amizade que eu não, poucas pessoas fizeram aquilo. É um, uma pessoa que deveria sim estar à frente da saúde também. Então nesse, nesse ponto o prefeito acertou muito, tá? Tem suas falhas porque eu acho que um funcionário sem autonomia ele não, não, consegue, não consegue fazer muita coisa, Às tá? Vezes ele quer, ele não como pode. também ele deveria estar aliado a outros setores, os setores deveriam estar todos juntos, mas... falando a mesma língua, né? Falando na mesma língua, mas dentro do possível faz, como os outros também. É isso aí. Se então. eu esquecer de alguém, perdão, tá? Mas obrigada tá. pelo oportunidade. E a gente vai ter o Dr. Leonardo também, viu? Dr. Leonardo, ele é tá Leo. assim, ah, não sei se eu vou, se ele eu não vou, ele ensinar, vai, ele vai. Ele tem ações que ele fez na Câmara que são diferenciadas, ele fez o, a, o retorno do, do ensino isso, médio, sim. deve ser é, ele, -se é, ele, tá? É. E outras funções também, uhum. e é bom ele estar tá aqui para explicar algumas coisas. É meu, gosta de brigar comigo nas audiências, tá? Ele gosta, de... ele gosta de brigar, mas ele só fala alto. Ele, ele fala alto, ele gosta de falar alto. Não é aquele cavaleiro como o doutor Eduardo, mas ele é... Né? É Aquele é a pessoa técnica, é. o Eduardo é técnico, mas tudo bem. Pessoal, vou pedir para a Cleusinha mandou chamar o Chuchão, vou chamar o Chuchão, vou, vou, vou chamar e falar. O Chuchão <risos> é uma pessoa, voltando a falar dele, assim, que eu falo, além de ser questionador, ele tem excelentes ideias. E ele é uma pessoa que encampa, porque ele vive disso, aquela, aquela a questão do som automotivo, uhum. né? E eles ah, fizeram não, é, um compromisso é, é, é. que teria essa área aqui para eles, para os jovens desfrutarem. Sim. Isso não foi feito. Não tem. O Chuchão deveria sim estar tá aqui, não tá? Foi. Porque eu acho que junto com ele vem, no mínimo, umas 800 meninas, 800 meninas aqui, é que pedregulho é uma população jovem tá e certo. é bom que a gente precisa movimentar a cidade tá. pessoal, vou agradecer vocês por estar com a gente aqui, uma hora e 31 nossa, minutos de live nossa, nós falamos demais gente, falando... que que é isso? uma live Hã? sensacional, a gente manteve a nossa audiência a live toda, <risos> sem cair, foi show de bola obrigado por todo mundo que comentou aqui é... Obrigado ao, ao Paul do Santo Burger, excepcional o lanche, Paul, tá show de bola. Aqui ó, já tá, tá muito bom aqui daqui a pouco eu vou terminar o Denis ela <risos> vai comer também. É, quem quiser um lanche aí agora, já pede lá, já chama aí no WhatsApp do Paul, que ele vai, na hora, entrega rapidinho. Ó, é 992071860. Agradecer ao pessoal do RR Multimarcas, o Paçoca que tá aqui com a gente, que é nosso parceiro também. Melhores carros, equipe de vendedor sensacional, as melhores condições para você poder financiar seu carro, tá certo? Gente, obrigado. Eu fico Muito agradecido bom. demais. Obrigado, Elisângela. Imagina, eu que eu agradeço. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente aqui. É... Citei alguns nomes, perdão pelos aqueles nomes que não foram citados. Às vezes ficou alguma coisa para. Mas meu escritório tá sempre aberto, quem me conhece sabe. Pode ir lá, vai tomar um café comigo, vai conversar. Eu quase não gosto de falar, vai lá para <risos> A jacar pra café, uma gente. ideia comigo. Ó. Café. Vixe, ó, de tudo, né? adoro conversar. Hoje ainda teve comigo o doutor Eduardo Saad, uma pessoa que eu gosto demais, tem umas ideia muito boa. Eu fiquei tão, telefone tadinha. Ele. Eduardo, eu e o Ademir, se eu devo me ligar, falar boa noite, meia hora, 40 minutos. Pessoal, obrigadão, viu? Fica Obrigada, todo mundo viu? com Deus. E até a próxima, até semana que vem.